rapaziadinha maneira, ah, tão brotando aqui, mais um podcast no ar para vocês, agora tô vindo com uma frequência, meio que uma semana sim, uma semana não, duas semanas sim, duas não, mas vocês já estão pegando a visão que devagarzinho o podcast está trazendo uma galera diferenciada e tentando indo subindo devagarzinho em nossas visualizações, contando com a ajuda de vocês, sempre se inscrevendo aí no canal, deixando aquela likezada, e ajudando aí no comentário, na curtida, compartilhando com os amigos, que é isso que fortalece o canal. Valeu, rapaziada. Deixa eu só verificar aqui se tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá Tá bonito, tá. Tá bonito. hoje, ele mesmo, maluco estourado aí no YouTube. Ele que solta todas hitzadas aí, as paradas boladas. Pô, a gente tenta, né, mano? Ele mesmo, mano. PL. Fala comigo. Passa visão, meu querido. PL Shake. É ainda vamos passar. O brabo do YouTube. Só progresso. Só devagarzinho, mano. Devagarzinho, mano. E aí, mano? Se apresenta aí pra galera que não te conhece ainda. Pô, meu nome é Pedro Lucas. 19 anos. 19 né? aninhos. Casado, graças a Deus. De boas. De boas. <risos> Rapaz. Sem revoado. Não. Não. <risos> não dá. Dá problema. Dá problema. Estresse. Caralho, mano. E, e, fa... oh, e como é que começou essa sua parada no YouTube, mano? Mano, foi em 2016, tá ligado? Hum. Não tinha um canal, para mas. Pô, mano, fazia vídeo de Clash Royale, tá ligado? O que, que é Clash Royale? Pô, é um joguinho muito feio. <risos> mas tá já, naquela época já dava um bonzinho. Não, mano. Ó, gelinho. Não dava nada, pô. Tinha papo de 20 inscritos, mano, no canal. Uhum. Tava pra nada, tá ligado? Aí tinha dois parceiros meus, tá ligado? Que era o, o Jota e o Juan. Tá ligado? É o menor. Tinha canal no YouTube já fazia de música já. Das antigas. Pode crer. Aí, porra, eu tava lá editando, os caras ficavam rindo pra caralho, tá ligado? Os caras, pô, bagulho de joguinho já. Vambora pra música, pá. Aí, pô, mas era foda, mano. Que eu pegava o celular da minha mãe pra editar, tá ligado? Mó, mó repercussão, mano. Aí até que o deu na minha cabeça, tá ligado? Eu falei, pô, vou tentar essa parada de música aí, mano. Aí, pô, aí, tá ligado? Dava 10 visualizações e eu ficando puto. Puto As pra caralho. De transmissão, mandava até pro meu time, meu time falava que porra de música é essa, moleque? Que... <risos> aí eu falei, pô, mano. Aí Tava pô, mandando mano. pra família. Caralho, aí, porra, mano. Chega mais no Mike. Chega mais aí. Agora vai ficar mid. Aí, tá ligado, mano, até que. Aí foi o moleque que eu falava, ah, mano, vou gravar esse bagulho mais não, tá ligado? Parar uhum. com isso, bagulho de YouTube, vou dar a última forma, mano. Pá. Ó, os caras, não, mano, uma hora vai virar. Até que os dois menor que, tipo assim, meio que me apoiou no começo, os caras pegou e parou do nada, mano. Só que eu continuei lá na luta, tá ligado? Dando a vida na parada. Até que um dia, mano, aí foi e eu comecei a colar com o BG. O menor que tem canal também, o BGX. Obrigado. Tá o menor é meu parceiro, irmãozão mesmo. Aí, porra, a gente começou a editar, tá ligado? a gente ia no Sou De Cloth pegando música, vamos ver qual música tá melhor aí. Um disputando com o outro mesmo, tá ligado? Pra ver se batia. Até que um dia, mano, tipo assim, porra, não tinha condição de editar, pegava o celular da minha mãe, quis pocket, porra, não tinha nem como fazer <risos> nada, mano. Até que um dia, tá ligado? Ele põe um celular melhor com o meu pá. Aí foi aquela música do PQD, aquela wow. do Pitbull do Marcinho. Uhum. Tipo, tava rodando um vídeo do menor no Twitter, tá ligado? Do menor com... Arma de madeira, pai, cantando a música, mano. Aí, porra, veio logo na minha mente. Eu falei, caralho, mano, vou ver que como. Que o BG tem o um celularzinho melhor que o meu, se ele edita pra mim. Aí foi, pegou o menor de vídeo em três partes, mano. Editou, tocando pra pista, tá ligado? Deu 200 inscritos que tinha, tá ligado? Não pegava nada. Aí, mano, do nada, de um dia pro outro. Eu falei, mano, acho que essa vai dar bom. Aí ele, será, vamos ver. Aí, pô, mano, foi passando um dia, o bagulho pegando 5 mil, eu já comecei Caralho. a estranhar. Falei, pô, vídeo meu nunca bateu assim, pô, bagulho, três partes, tudo torto, tá ligado? Mas Nem falei, falei, vou tacar pra pizza, a gente tá começando mesmo, né, mano, uma hora se der bom, vai ser pela graça de Deus. Aí pegou, mano, passando dois dias, 10 mil, 15 mil, tá ligado, por dia, assim, tava pegando papo de 5K, mano. Quando eu fui ver, passou uma semana, já, o bagulho já tava com 100 mil. Aí meus inscritos subindo, tá ligado? E sozinhão, mano. Sozinho, mano. Bateu do Cê nada. nem jogavam, né, tipo, na... na... na... naqueles grupos do, do... do... do... Ah, Facebook. Conti, conti, conti, não, continuei só análise lista de transmissão mesmo, ficando no saco dos outros. Caralho, mano. Aí foi batendo, tá ligado, mano? Até que... Depois disso aí foi subindo, pá... Até que foi, eu peguei uns 20 mil inscritos, a música tava com um milhão e pouco já, tá ligado, mano? Uhum. Só que aí foi, o YouTube pegou e derrubou a música, porque, pô, era parada de proibidão, tá ligado? E foi e derrubou a música, mano, eu fiquei bolado, tá ligado? Mas, tipo assim, foi o bagulho que passou, eu comecei a editar, tá ligado? Aí depois disso eu fui postando vídeos todo dia, pô, e via que a parada tava batendo, mano. Aí só foi me motivando cada dia mais. Pode crer, mano. Tá ligado? Pode crer. Isso aí foi, foi, foi qual ano que deu o boom, o primeiro boom? Mano, foi 2017, 2018, começou a... Meus Dá um óbvio. levante, tá ligado? Mas era desde 2016. Mas mano. aí era uma parada que você tipo postava constante? É, não, eu ia postando direto, mano. Quase todo dia? Quase todo dia. O era de... Mano, 5 em 5 horas eu postava vídeo, tá ligado? O bagulho bateu, os caras lançavam a música Kevin Cris, os caras tudo... O bagulho bater aí tentava editar, que eu ficava vendo vídeos dos caras. No né? Sorriso Ronaldo, Rudinei Carvalho... Você tipo, reeditava o som ou você só botava... O... Não, eu pegava o som, botava uma foto feia minha lá, que eu sou feio mesmo, tá ligado? Com e, e lançava, escondendo mano. a cara. É. De Não leve. Foi, <risos> né? Botava as duas mãos na cara e postava, tá, mano. Até que foi. Essa foi a primeira que eu falei. Eu nem sabia editar, mano. Falei, joguei tudo na mão do beijo. Falei, mano, faz qualquer vídeo aí. Ele foi fez o bagulho, estourou, velho maneiro mano maneiro de lá para cá vem só subindo mas aí hoje em dia você mesmo já já edita assim. ah hoje em dia eu já me tava mesmo já faz eu... no notebook hoje em dia tudo do... melhorou mano graças a Deus tá ligado na época não e tinha... também hoje em dia tem vários aplicativos no celular o... né hoje cara? em dia vários celular e também pô, Deus ajudou peguei um PC para maneiro também edito pelo PC tá ligado mas é igual eu falo com os caras mano é bar... parado que eu nunca vou esquecer tá ligado uhum. que ficou marcado que eu lembro foi o menor que tava comigo lá desde o começo Eu falo com ele direto, mano Eu falo, bagulho melhorou, mano Mas tu tá comigo, independente, tá ligado? Tô ligado O menor querendo, não canal, o canal do menor tá subindo Porque o menor, pô, é das antigas também, bagulho de editar uhum. E tá só melhorando pra ele também, mano Pô, maneiro, Nossa, mano Deus mesmo. maneiro Pô, meu canal Ele é. também é um canal um pouco mais antigo Mas só que eu não dava tanta atenção pra ele Eu comecei a dar atenção pra ele agora Na pandemia, cara Com... Um... Um monte de coisa, né, com, com o que vinha na mente, desde de react, a trollagem que eu cheguei a fazer com a minha mulher aí, também tem, aí tem os outros videozinhos que eu fiz com o Negueba, aí já viu os projetos, projeto uhum. com os music, agora vê o projeto 10 minutinhos sem perder acho amizade, que é só a galera que cola aí pra fazer um áudio captar um áudio, fazer uma foto, alguma coisa. Se o cara é MC ficar falando de marca e rima, eu falei, então já é, mano. Vão fechar. Vamos fechar aí Vamos ver se rima mesmo. Cima. Eu boto o microfone ali, ligo, ligo a câmera, boto o bicho e aí, rima aí. 10 minutos, tem 10 minutos pra rimar. O cara já já é com... Já, vai, <risos> já né? vai, já vai. E daí devagarzinho eu tô indo também, cara. Tô indo também. Pô, eu... eu tenho meu canal desde 2007. Acho que a minha primeira postagem no meu canal foi 2007. De 2007... A 2020, ele chegou a estourar umas três músicas. Uma música foi uma que bateu um milhão, assim. E os moleque já foi em programa de televisão. Ah, é. Na outra, em uma semana. o moleques viajaram para um monte de lugar tal. Mas só que aí, eu achei que, tipo, é um bagulho que acontecia. Eu não achava que, tipo, a porra é difícil de acontecer. É um bagulho que acontecia. E aqui em Valterdona, como... É, na época era fraco de MC, na época eu conhecia dois MC só. Eu não conhecia mais MC. Tinha seis e daí anos. a galera não fazia tanto é. trampo, tanto clipe, não fazia tudo paradas. E não teve tanta coisa que estourou depois. Mas daí o meu canal ficou parado, mano. De 2000 e... A última postagem que eu tinha feito no meu canal foi 2015. Aham. Aí 2015 ele deu o um primeiro risco, assim, de uma moedinha que caiu nele primeiro risquinho e daí no justo 2015 eu, eu eu tinha eu tinha dado uma trava com tudo que eu tive um problema de saúde parei com tudo fiquei, uhum. fiquei cinco anos sem mexer com um bagulho de computador assim e daí agora aí depois eu vim mexer mas não mexia com o meu canal né aí 2020 pandemia falei puta que pariu velho aí eu, eu tô geral, pô. Eu só vendo, só doideira na, na, na internet, só doideira, só doideira. Falei, cara, eu tenho que parar de ver as coisas, tenho que fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. É, aí meu primeiro vídeo que eu voltei foi um vídeo que eu fiz. Eu eu mesmo eu conversando comigo mesmo sobre a pandemia ali no Chrome. Um bagulho doido da minha mente que veio. Fiz o vídeo, que o porra, maneiro, faz mais vídeo, faz mais vídeo. Saí inventando mais vídeo pra fazer. De lá pra cá, eu tripliquei meu, meu, meu seguidor, cara. E tipo Pô, mas assim, sobe mesmo. só de postar, uhum. sem divulgar muito. Aí agora que eu tô começando a fazer divulgação pes pesada minha e tal. E agora o vídeozinho também, produção, não para mais, né, pai hum. Nem pode. Não pode. É só pra cima. Mas, mas se... eu também, mano, questão, eu gosto de falar, ganhar moeda... Tipo assim, naquela época, eu não usei a cabeça, tá ligado? Moleque, eu vi que tava subindo, eu falei, cara, ganhar dinheiro de alguma forma, uhum. tá ligado? Aí fui e monetizei meu canal, só que aí... Como eu tava postando proibidão essas paradas, o YouTube logo corta. Então, desde lá até hoje, eu não tem monetização nenhuma, é bloqueada. Ah, tá ele, ligado? ele corta. É, bloqueado, o YouTube bloqueia na hora, certo. E ele não dá uma segunda chance? Ah, mano, pra mim não deu, não, foi na hora, tá ligado? igual eu, Aí eu falo mesmo, mano, eu faço porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto da parada, tipo assim, pensa, pô, desistir, tem hora que vira, tá ligado? Mas eu vou trocar ideia com a mulher cara minha mulher mesmo me fortalece pra caralho, trocar ideia com ela. Tá ligado? Porque se fosse, igual eu falei, que fosse questão de dinheiro, mano. É isso rapaziada, estamos voltando aqui de mais um corte, aquele corte que é para lembrar você de se inscrever aí no canal, deixar aquela likezada e já chegar lá nas redes sociais, fala aí suas redes. É, Instagram é arroba PLShake, YouTube com 2 i, estourado, <risos> tá ligado, mas mano, essa parada igual você tá falando de desistir, eu também já pensei cara, também já pensei, ali por volta ali de, de, de 2015, foi 2015 mesmo. Eu tive, porra, eu nunca falei isso aqui no canal, eu tive um tumor na mão, tá ligado? Que isso, mano. Eu tive um tumor na mão que eu não sei de onde veio essa porra, não sei, nem médico sabe explicar, simplesmente, minha mão começou a inchar, inchar, inchar, e aí eu, naquela época eu falei, caralho, mano, e eu não sabia o que era, quando eu internei, eu fiquei 35 dias internado, mano, Que isso? e lá mano? foi sinistro, os caras, já vieram com as notícias, né, ah, tem que amputar o dedo, tem que não sei o que. Porra, como é que eu vou trabalhar? Então é que vai ligado? ser Eu já comecei, agora. né, eu já comecei a dar uma, uma trancada. Então, tipo assim, até hoje eu não consigo mais fazer os trampos que eu fazia antes. Que é pegar firme no, no, no trampo mesmo. Mas essa minha parada do meu canal aqui foi uma parada que eu fiquei de 2015 a 2020 sem dar atenção pra ele por causa dessa parada, tá ligado? Eu, eu não tinha... A, a minha primeira perspectiva que eu tinha pro meu canal era um canal de videoclipe. Uhum. Não, a primeira perspectiva que eu tinha pro meu canal era um canal de zoeira. Se você for, se for, for ver meus vídeos antigos... É, tem umas... Mais antigos, uhum. tem uma zoeira, tá ligado? É, já peguei tem, pra ver mesmo. Tem eu indo pra balada com os meus amigos, tem umas paradas assim, igual o Mítico fazia, tá? Ah, lá, Porra, eu em 2007, eu metia isso lá no YouTube. Mas só que eu fazia os vídeos... E quando, e, e quando eu postava, quando eu tava fazendo os vídeos, meus amigos falavam, pois você é maluco? <risos> Fica filmando nós, velho. Pô, bagulho chatão, velho. Deixa, tá ligado? E ninguém, ninguém dava ideia pra essa parada. E daí, quando eu fui, quando eu postava, a galera, porra, ficou maneiro e tal, elogiava e zoava. Mas quando eu tava fazendo, todo mundo... Pô, isso velho, ficar filmando Os caras falavam, é. pô, tu tá fazendo um bagulho é, desse, pô, mano. Pô, vai ficar filmando Mas Soltava que os caras vinham no outro dia. É, mano, tava... aí os caras ah. gostavam de estar tá aparecendo ali, tá? Ah. Tá ligado? No tanto que tem vídeo meu lá. Tem um vídeo lá que é. Eu na fábrica. Eu acho que deve ter, sei lá, tem 5 ou 15 mil. Que é um vídeo que eu só postei. Que eu só postava. Se eu divulgasse minha irmã parada quando continuasse fazendo nesse segmento, já tava batendo muito tempo. Mas também tem aquilo, né? Tem os problemas que isso traz, né? Igual o mítico. O mítico falou que parou com isso porque ele chegou a ser processado. Uhum. Só porque ele apareceu gente, tá ligado? Os outros é, bêbados. Pô, tem gente que é. Então é foda. É foda. Hoje em dia, pelo menos, eu acho que não daria mais certo, não. Porque hoje o mundo tá muito mudado. A galera não aceita as paradas. Tudo é direito de imagem. <risos> Tudo é direito de, de imagem. imagem. Aí é, é. foda. Denunciar. Mas e aí, mano? E essa sua parada? E, e você nunca tocou na balada? Eu Pô, tô ligado, mano. você já tocou na balada. Tá ligado? Em 2018, tá ligado? Mais ou menos também. Foi quando eu metia cara. O bagulho começou a tocar. Mas não tinha nada também, igual eu falei, não tinha nada. Era notebook emprestado, tá ligado? PC, notebook não funcionava o teclado, aí tu tinha que pegar o teclado de outro PC conectar, mó doideira. Uhum. Aí foi o LD da, que era tropa lá, que rolou, se parou e virou tropa de volta redonda. Ah, tá, tô Você ligado. Sabe? Aí ele foi, mano, e falou, pô, tu tá, teu canal tá maneiro, pá, tu quer começar a tocar na tropa aqui? Eu falei, pô, mano, tu me der uma oportunidade, vou abraçar firme, tá ligado? Aí eu cheguei na tropa, pô, aí foi e chegou o 2D, eu falei, caralho, 2D, o DJ. O moleque também tá representado Avançado. Aí já cheguei, mano, tremendo pra caralho, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, o que que eu vou arrumar agora? Aí fui botar a mãozinha no teclado, tremendo ele. Não, mano, calma, calma. <risos> Aí foi, a gente trocou uma ideia, tá ligado? O evento não tinha começado. Na hora que eu vi chegando gente, chegando gente, eu olhei pra frente, a equipe gigante. Falei, porra, primeira vez que eu vou tocar em equipe, mano. Primeira vez que eu vou tocar... Primeira tô, vez! Já vou catar uma equipe logo de cara. Caralho. Aí eu fui, mano... Só fui soltando as músicas, tá ligado? Não sabia virar direito, meio que maneira Só fui soltando as músicas, soltando aí a galera curtindo, aí você já vai se soltando também, tá ligado? Descurei. Mas, tipo assim, é muito difícil, porque não era equipamento meu, tá ligado? Nada meu, mano. Aí, hum. às vezes, pedia, pô, mano, vou ter que usar, os cara vai dar pra tocar? Não, aí com essa parada também, muita coisa que aconteceu, eu fui desanimando, mano. Tá ligado? Já teve verdeu tá tocando em resenha, assim, vagabundo passar de sacanagem de derrubar notebook. Nossa, reto, cara. Que Papo isso, velho? Papo reto. O cara te... derrubou, derrubou no notebook. Derrubou notebook, que... mano. Derrubou. Eu tocando assim, tá ligado? Eu já Mas fiquei... e aí, cara? Ah, mano. Eu já fiquei putaço, tá ligado? Já saí andando, mano. Você não minha... foi no cara? Peguei minhas coisas, pô, mano. Era... Aliás, não... Era muito da parte, tá ligado? Nem da soma, não gosto desse bagulho. Os caras, não, vamos pegar esse moleque aqui, não sei o que eu falei. Não, rapaziada, tá de boa mesmo. Tem mas quebrou que... não. o notebook? Não, chegou a quebrar não, mano. Tá ligado? Porque eu ainda meti a mão, mas, pô, deslugou tudo e tava naquele ritmo. Responsa aí, já me deu uma desanimada. E notebook nem era meu. Caralho. Pago prestado. Se quebrasse, então, aí... Nossa senhora. <risos> mas, tipo assim, hoje em dia, eu penso, tá ligado? Porque hoje em dia, pô tenho uma condição melhor graças a Deus tá ligado no meu serviço também eu penso em voltar tá cara e você tá ligado eu não sei se você conhece a história mas tipo assim o um cara que tocava assim também no notebook eu quando eu gravei a, a turnê dele lá para o Espírito Santo o FP Trembalo, FP. ele contou lá na turnê tem até lá no meu canal ele contando que ele tocava no notebook que desligava à toa tal então tipo assim é, foi depois o bagulho pra ele foi meio que melhorando ali quando chegou ali o VT, né? Quando o VT é. chegou botando a grana, botando equipamento e tal. Deu uma moral, deu uma moral, pro, moral cara, pro cara. Entendeu? E o cara deu um levante. Cara, sei lá. Eu, ve eu vejo que você é, um, é bem tímido, né, mano? Porra, mano. Pouquinho. Você <risos> segura pra caramba. Pouquinho. Mano, se você pegar pra trabalhar isso... O, o FP também, ele era muito tímido. Ele fala nessa mesma entrevista que ele era muito tímido, que ele não conseguia falar com a galera. Uhum. Ele não conseguia olhar pra frente. Ele ficava... Só pra baixo, eu só também, tocando, mano. só Foi tocando, tá ligado? Só soltando o som, ele não conseguia falar no microfone. Hoje em dia ele já fala, já dança, já fica mais extrovertido no, no, no palco, graças às dicas ali da galera ali, do empresário dele da época lá, o VT. Foi dando papo maneiro, né? Um abraço aí, VT, fechamento. Então, cara, tipo assim, inclusive, pô, VT, quero você aí, mano. Brota aí no podcast, cai para Walter Donald, quando brotar só acionar, Vamos gravar um podcast. E, cara, eu acho que você tem tudo pra você dar uma estourada boa. Você dá uma estourada boa. Porque, tipo assim, igual essa, essa parada que você falou do canal também. É, na época, o FP chegou a me perguntar também sobre o canal. Como é que fazia essa parada de grana e tal, não sei o uhum. que. Porque eu acho, eu acho que pelo menos... Eu, naquela época, ele não, ele não retirava nada do, do canal. Eu acho que ainda hoje em dia, ele tem meio que um bagulhinho com o YouTube com essa parada aí, FT. tá ligado? Aham. Uhum. Que querendo ou não, não. música é um bagulho muito complicado de, de, de se trabalhar né cara, porque uma, uma que se você não, se a música não é sua, você não tem direito nenhuma, nenhuma nela, nenhuma, nenhuma nenhuma, você só posta visualização, igual esse esse, esse, esse esse vídeo mesmo que eu te falei que tem no meu canal de um milhão eu não ganho nada, eu não ganho nada dele os caras fizeram o clipe comigo Fizeram um clipe comigo, é um clipe que eu fiz, um som que os caras veio e me procurou, tal, pra eu fazer o som dos caras. E no final E os você... cara pegou e me bloqueou. Bloqueou, falou, não... Bagulho ridículo Pegou direito de autorais aí, aí, tipo assim, até hoje eu não sei se os caras mesmo ganha grana com, com um vídeo. Mas ah. o, vídeo, ó, o vídeo bate visualização até hoje, mano. Com certeza, toda, todo mês os cara tem mais de mil visualizações. Mas aqui que pro meu canal não vem nada. Mas tá indo pra alguém, pra um empresário. Com pra certeza, alguém tá não, indo. É certo, alguém isso tá isso recebendo. Isso é Agora, se é os caras ou não, provavelmente é os caras, né? Porque eles não falam nada. Senão nós gente tinha procurado, né? Também, né? Pra eu falar. Também, mano. Tem música lá, 17 milhões. Aí. milhões e o que, que eu ganhei? Doideira, mano. Doideira. Por <risos> é isso que eu te falo, mano. De repente, se, se você começar a botar a cara no seu canal, tipo assim, mas botar a cara tocando, uh -huh. com clipe, com qualquer outra coisa. E que você solte uns, uns clipes lá, algumas coisas pra bater uns clipes, Produção sua ah, começar... MC, MC daqui misturado com o MC do Rio e tal Que com certeza você tem contato de alguns caras Você começar a soltar produção sua, produção sua Se você ver que o YouTube não, não liberou pra você Cria um dois E começa num divulgando no outro, tá ligado? Tipo, isso já tá na mente já, mano Entendeu dessa parada Mas tipo assim, eu já tô fazendo essa ideia também de Registrar muito essas paradas que eu tava sozinho, tá ligado? Aí foi, chegou, foi o Carlos, né? Que ele é empresário do Momoto Yoti. Aham, uhum, você outros, me falou, de tá De outros caras lá e foi. Me deu uma ideia maneira, tá ligado? Assinei o um contrato, fechei com ele. Responsa mesmo aí devagarzinho a gente tá indo também, mano. Entendeu? Pegando os MC. Mesmo que o cara não seja estourado, pegamos, estamos uhum. registrando. Tá lá no meu canal, entendeu? Até porque eu expliquei a situação toda pra ele que aconteceu. Ele, não, vamos fechar aí. criar uma conta na ONI. Pode crer. Tudo direitinho mesmo, Pode parada crer. certa então pegando os MC A gente vai, pega um menor pra produzir Junta, tá aqui no meu canal Entendeu? A gente crer. registra e divide tudo certinho Pra todo mundo É isso, cara O bom é que a One ela já dá um, um retorno bom, né? Já a One, a One, eu acho que ela tá dando um retorno melhor Do que o YouTube hoje, cara Porque eu, A One, eu soltei uma parada na One esse lá, o primeiro Tons Music Sei lá, a gente não tem nem mil views No, no, no Spotify, eu acho Spotify não tem nem mil, cara. Eu acho que deve ter uns 600 mil só. E já deu um, um valorzinho que, tipo assim, no, no YouTube... Não daria, não daria não, nada. Não ia bater. É, não ia bater. Eu acho que a One, ela tá, tá, tá, tá trabalhando melhor. Tá atendendo a galera melhor. Mas, cara... Então, rapaziada. Voltando aqui de mais um corte. Aquele corte pra lembrar a vocês de se inscrever, deixar o like, o comentário daquela moral gigante e ligar visão. o Sininho né não daqui a pouco tá com pô, cara é Alto. isso cara eu fico eu, eu fico procurando se tem alguma forma tipo assim eu, eu hoje em dia você vê como é que eu tô tão guru da bagulho da, da internet eu tô eu tô estudando Google Ads tô estudando ah. Facebook Business fazendo de tudo para para eu descobrir algumas coisas Pra ajudar no, na, na divulgação do, do meu canal, dos meus conteúdos, né, cara? Pra ajudar mais na, na, na divulgação mesmo. Mas só que, cara, eu vou te falar. Eu hoje, o que eu tenho de divulgação que eu faço é... Impulsionamento no, no Facebook e compartilhamento e tudo quanto é... Tudo quanto é... Como é que chama? Rede social. Não, rede social também, mas... É páginas né De, ah tá pô, pode do face você faz alguma outra parada você tem alguma outra parada ou é segredo mano só Instagram mesmo meto lá no Instagram que é, hoje em dia a rede social que eu mais usa é Instagram tá ligado eu jogo lá aí posta molecada vem manda mensagem eu vou responda cara caralho não acredita eu eu sou igual você, mano, não sou diferente não, tá ligado? Os cara... Você só aposta, mano. Os caras, não, tem uns menor que a mentidão, que não sei o que eu falei, mano. Eu lembro desde o começo de onde eu vim. Não, não, mentidão você assim nem não, velho. Todo, todo, todo lugar mano. que você me vê, você fala comigo, velho. Que isso. Aquele dia eu tava chapando lá no, na, lá no aterrado, você lembra? Lembro, pô. Putaço. Aí o Flamengo fergou, ah começou a voar um monte de parado do nada, apareceu você da terra, não sei de onde e aí cara. O Flamengo... Pô, Ué. tempão, né, velho? Que não rola um bagulhinho ali, tranquilo. Nossa, saudade. Época Uou. boa. Enjoados, né, mano? Porra. Caramba. Caramba, pandemia fodeu tudo. Acabou mano. com tudo, mano. Só atrapalhou. Essa foi. parada que você tava falando aí que você assinou foi também. Foi logo antes da pandemia, um pouquinho antes, né? Foi. Foi um pouquinho antes. Tá tudo pra rolar, a pandemia travou tudo. Porra. Travou tudo, mano. Tá ligado? E. Tipo assim, pô, meu empresário dá o um papo direto pra mim pra lá, trocar uma ideia mesmo. De resposta, gravar com os caras que, querendo ou não, os caras que ele. Tipo assim, empresaria também tem um nome maneiro, né, mano? Que uhum. é aquele DG Citano, que é o menor de jutar tá uhum. Influência. aquele Peterson Cid, uhum. tá ligado? É um maluco também maneiro, mano. E também que é o um menor responsa, trocar ideia, tá ligado? Pode né? É, os caras que é estouradão, tá ligado? Mas é o um menor humildade. Tranquilão. Entendeu? Igual o menor da minha tropa lá também, que eu tenho tropa lá dos Pega Bolada, tá? Um abraço pro menor aí. O quarteto. Pô, o Quarteto também Quarteto Esse. bolado quarteto... Pô, eu vou, eu vou trazer os outros moleques do Quarteto É porque eu tenho mais intimidade contigo, né? Tipo gente... assim, tem o um Quarteto aqui de volta redonda Que é eu, Ramon, WC e BG, Tá ligado? É uhum. o Quarteto Mas eu tenho meia tropa também dos caras do YouTube Que é eu, Jeanzinho de Santa Cruz Pelitor Vic Os outros Menor também Pode tá crer, ligado mano. Porque os Pode Menor crer. também é responsável Mas o Quarteto aí a gente vai soltar o setzinho Mês que vem, dia 20 aí vocês tá vão soltar pista. só áudio ou áudio e vídeo? Só áudio. Vídeo áudio. a gente tá esperando o izão fechar com a gente. Ah, vambora. É isso, só falta tu mesmo. Vambora. Aciona, vê o local e me fala a data e vambora. tá tá cima, filho. Filho. É isso. Parada é todo mundo conseguir, pô, dar uma divulgada maneira ali. Ó. Pô, igual, mano, bagulho do quarto titular, lá o metacara tá mesmo. Tá ligado? Que, pô, se querendo ou não, o último agora. O site que a gente fez bateu 70 mil, mano. Dois meses, tá ligado? Divulgação, mas a gente também não para não, mano. Tacamos lá 70 mil quantos caras feriram. 70 perderam? mil no YouTube? Não, no SoundCloud. SoundCloud. É. No YouTube vocês não jogaram? Não, jogamos. No YouTube bate 30 mil, 20 mil. Tá ligado? Mas no SoundCloud também é bem mais rápido que no YouTube. Se for uhum. parar pra pensar. Dependendo também, né? Tem música que deslancha no YouTube e no... Pô, mas que se que pegar eu... uma parada dessa daí, igual, igual você fala, e, pô, você só solta lá. Se meter um... essa parte do marketing digital junto, fodeu, mano. Não, aí... já ah, era. Bate um milhão. Aí o bagulho. Você estudo, acha que mano. a Anitta não faz? Marketing digital pô, pra caralho? Certeza. Hum, ela é certeza. a bruxa do bagulho, <risos> filho. A mulher é a bruxa <risos> do bagulho, velho. Esse dia eu tava vendo um podcast maluco falando da Anitta. Falando, porra, eu não sei o que o cara tava falando, eu acho que ele tava falando que ele ia lançar uma música, não sei o que, a Anitta chegou e falou, mano, essa aqui. Ele, não, essa aqui. abraço meu papo. Abraça. <risos> Por favor. Me escuta. Ele foi, soltou, fez o que ela falou, os bagulhos tudo... Explodiu. Explodiu, falou, Já caralho, era. mulher é sinistra. <risos> tá ligado? ele é foda, velho, ele é foda. Eu acho, pra mim, é a mais foda do marketing é ela. Agora a galera tá muito na moda de... De... Quer soltar um álbum, um som, treta com alguém. Né? É. Que aí dá uma... dá uma hype. Nossa, tá lá, hein? Soltou um álbum novo. <risos> não, agora ah, quando eu vejo treta, eu já penso, Aí vai vir música. É música, certo. É, música, é, música. é, certo? é música. Se dia mesmo, o Rian SP, com, com, com, com o Pedrinho. pedrinho cara, é? mano, marketing. Brigou <risos> dois dias de briga. O cara da mesma empresa, mano. Do <risos> nada ele mesmo, falou, galera, que o era marketing, não tem briga com ele, não. Acabou. Porra, você entraria, velho? De... Você entraria numa treta por views? Ah, mano. É doideira. Eu acho maluquíssimo, mano. Os caras fazer uma parada dessa. Só véio. se for combinado com um amigo, né, mano? Pô, tem que ser combinadão. Falar Combinador. aí, BG, reto. Vamos Agora, pra ficar aí, brigadão mano. de verdade é foda, Não, mano. não dá, não. Só se falar com o BG, mano. vamos brigar aí. Brigar A não aí. ser que você realmente tenha uma treta com o Caio, mano. Não. Mas você levaria uma treta pra internet? Ah, não, mano, maluquice. maluquice É maluquice, mano, é doidinha. Por causa de, porra Eu também fico pensando isso, cara Eu tenho, mano, eu sou Eu sou um cara, eu sou um cara que eu sou um pouco mais coroa Nessa parada da música aí, tá ligado? Eu sou um cara coroa você já tem os seus problemas É, eu já tenho meus problemas Que você tá ligado, com certeza, você tá ligado em alguns Mano, então, mano, eu tenho caô para um caralho Nessa porra Mas, tipo até hoje, graças a Deus, ninguém não quis levar nada pra internet, não, mano. Mas também, no dia que levar, eu vou bater atrás, mano. Que eu não resolvo na internet, não. Vou resolver. aí vai dar. <risos> é pessoalmente bagulho, velho. Você tá doido. Pega o um pedaço desse tripé ali e vou embora. Nossa, e tu vai matar o maluco. <risos> é, doido. É, foda, é foda, é foda, é foda. Mas, cara, aqui em Volta Redonda, até que as tretas que rolam... Os caras, geralmente, que eu já vi, os caras tentam o máximo resolver sim, ó. No, no, no pessoalmente. É, pô. Enquanto também. não resolve no pessoalmente, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu deixa pra lá, mano. Nunca não, não tive tem que essas paradas de internet, não. Essas paradas que eu acho que ninguém daqui, não, mano. Bagulho de música, essas paradas nunca rolou, não. Tá ligado? Até porque eu sempre, geral, vinha pra mim, sempre abracei, mano. Deu papo maneira só quando não dá mesmo, tá ligado? Porque tem gente que. A gente quer dar uma ajuda, tá ligado? Aí quer virar mochila, montando a gente que Porra, aí não dá porra. também, né, mano? Me ajuda Esse... que eu te ajudo. Porra, hoje mesmo eu tava escrevendo... De vez em quando eu paro pra escrever uns um sons, né? Aham. Hoje mesmo eu tava escrevendo um som. Eu escrevo, gravo e guardo. <risos> eu não, não mostro pra ninguém. Aí tava escrevendo um som ali. Eu comecei a pensar, mano. Na galera que brota e faz isso daí. Eu falei, caralho, velho. Tô um monte de maluco... A gente podia estar tá rico nessa porra. Muito dinheiro, tanto de música. Porra, que tanto, tanto de música. De trabalho... Tá ligado? Soltando no Spotify que nem doido. Porque igual eu, eu mandei, esses dias eu mandei um áudio pro amigo exatamente disse Que ele veio falando, cara, tô me desanimando e tal, não sei o que. Eu falei, cara, pô para pra pensar. Se você solta uma música no Spotify. Aí você vai lá, aí sai no Spotify, no, na, na, no, no Deezer. Aí você olha lá. Tem, essa música te deu 2 dólares, vamos supor, 2, 4 dólares, te deu 4 dólares a música. No lançamento, não tô falando nem na divulgação, porque a divulgação depois pode dar mais. No lançamento ela te deu 4 dólares. Se uma música te deu 4 dólares, de quantas músicas você precisa pra receber 10 mil dólares? Porra. É só fazer as contas e fazer só as fazer porra fazer da música, caralho. Acabou. Só isso. Macho, vai dar mano. Faz mete marcha no Trump mano. e vai embora. Uma hora dá isso. bom, mano. Nenhum MC já Pô. começou estourado, mano. Não Os caras de correu atrás, fez a letra parada e... E vai. Jogou pra cima, mano. E vai. Correr atrás. Porque é. se você não correr atrás, ninguém vai correr por você, não, mano. Com certeza, Tem que é pensar isso. essa parada. É tá isso. Tá ligado? Coisa que eu sempre pensei, mano. Não correr atrás, ninguém vai correr por você e jamais desistir da parada, mano. Tá é ligado? Isso, mano. Pode até pensar e desistir, mas olha pra cima lembra que o cara tá lá. E ele que vai te dar total força pra você continuar, mano. É bagulho que fica na minha cabeça, tá ligado? Mesmo eu direto, mano, direto, eu tô em casa assim, eu falo, ah, mano, vou parar. Pô, já paguei vídeo com um milhão, mano, dei de doido, tá ligado? Eu falo, vou parar. Você vídeo... apagou Apaguei... ou você só botou privado? Não, eu paguei mesmo, mano. Que isso, cara? Eu paguei, tá ligado? De... Eu falei, vou parar, mano. Mas Aí eu já trocava uma ideia com os caras, tá ligado? Mano? Não, eu nunca... eu nunca pensei nesse bagulho de apagar, não. Eu já coloquei privado. Mas também, tipo assim, eu penso, se um dia eu parar... Pô, mano, meu canal tá aí. É tudo que eu já fiz na minha vida. Olha aí, quem. Tá ligado? Bateu ah. saudade? Olha lá. Não apaga não, mano. Faz isso não. Não, mas agora eu não, faço isso mais não. Mano. Agora eu paro, penso, tá ligado? Eu falo, uhum. pô, no começo ninguém apoiava. Agora que tá geral apoiando, que tá uma parada maneira, eu vou ficar nessa mais não, mano. Tá ligado? Tá ligado. Mas sempre também falo, pô, Deus, se for sua vontade, eu vou continuar. E sempre acontece alguma parada boa, tá ligado? Pra mim continuar. Tá ligado? Falar então, mano. Continuar parar, não. É isso, mano. É isso. E, cara, planos futuros aí que você tem. Você, tipo, que você pode contar, né? Porque nem tudo a gente pode contar, né? De plano, Mas assim, você pensa o que você pensa. Não fazer assim, você pensa. Você já falou que pensa em voltar a tocar. Pensa, Muito. E, e pensa soltar as paradas nível. Pô, nível.. Gigante mesmo, mano, bagulho... Outro patamar, tá ligado? Bagulho grande uhum. mesmo, mano, que eu penso... Tipo assim, eu penso... Estourar mais ainda, tá ligado? Nas músicas lá no meu canal, botar pra cima, começar a tocar rede social, mano... Tipo assim, não precisar mais trampar, tá ligado? Viver da parada mesmo... Viver do sonho... Viver, mano, viver disso, tá ligado? E cada dia eu corro atrás, mano... Tem vezes que eu vivo seis dias sem postar vídeo no canal, já fico chateadão, tá ligado, mano? Eu olho lá seis dias... Tá 20 mil visualização, 15 mil. vou falar, ah, não, mano. Aí vou só, que já vem uma porrada de gente comentando. Tá ligado, mano? Mas, tipo assim, fosse, faço mesmo, todo dia eu tava postando, mano, por mim. Tá ligado? Porque uhum. chega do trampo muito cansado também. É vários agravantes, tá ligado? Mano? É. Fala, rapaziada. Mais um corte e aquilo. Vocês sabem é. que eu tô doido pra trazer um podcast ao vivo aqui. Quer trazer um podcast ao vivo aqui? Ao vivo vai ser Com um a jogo. galera toda, quem sabe a gente fazer uma zoeira, fazer um podcast o dia inteiro de podcast. Toda hora passando uns amigos aí, nós chapando o globo, ficando doidão até o final. Doidão não, né? Chapado, porque doidão dá a bunda e rola no chão. Doidão é doideira. É, doidão é doideira. <risos> <risos> Mas, pô, pra isso tudo acontecer, você que tá vendo, quiser ajudar o nosso projeto, para dar aquela crescida maior aí na descrição tem o nosso apoia-se só você chegar lá jogar lá no PayPal toda a grana que vai para o meu PayPal é totalmente revertida para o canal para os nossos impulsionamentos para a compra de um cabo para melhoria de alguma coisa aqui para a gente poder chegar no patamar de fazer ao vivo e para fazer ao vivo também a gente precisa daquela divulgação de vocês aí né o nosso público crescer um pouquinho para a gente ter esse gás de fazer o ao vivo. Valeu, rapaziada. Então dá o máximo de, de compartilhada aí. Ajuda bastante aí o nosso canal. Cara. Aquela é. moral de cria. De cria. Tá ligado, mano? E, cara, e, e, e essa parada de, de chegar bastante seguidor e tal? Você chegou, você encheu muito o saco da galera só, só, só ali no, no zap mesmo? Não, mano. Tipo assim, Facebook também, pô. Tipo assim, o negócio até me bloqueava, mano. que eu era muito chato, aquele um maluco chato. Tá ligado? que não tinha nem o que falar mais pros outros ir no vídeo, inventava coisa. Tipo assim, vagabundo já fala mano, não te aguento mais, pelo amor de Deus. Já fui tá no Tá ligado, mano? Já, já fui lá, já dei, já dei like, dei dislike, dei like de novo <risos> e você quer que eu vou lá de novo. Tá ligado? até que nem começou a dar dislike, mano. Tanto que eu... O cara falava pros outro e os caras começavam a meter dedinho pra baixo lá, Mas porra, mal eles sabe que o dislike também é bom, né? Porra, mano. Engajamento. É, mano, de Você todo tá engajando, jeito, velho. Nego tá indo lá, tá dando a moral, pô. Dá dislike, <risos> igual os caras... Pô, na tropa lá mesmo, que a gente tem duas tropas. Tem uns pega bolado oficial, tem a 2.0. Mas pra molecada que tá começando, uhum. tá ligado? Pra dar uma... Aí a molecada manda print no grupo lá. Pô, mano, meu vídeo não sei o que, 10 dislikes. eu fico... Mano, bagulho é normal, tá ligado? Tem vídeo meu que tá com mil. Tá ligado? De like, 500. Tipo assim, eu cago, mano. Eu falo, mano, nem todo mundo vai gostar da... Mil da... dislikes você tem, cara? Mano, eu acho que deve ter. Sei lá, nunca parei pra olhar, não. Caralho, velho. Em vídeo, assim tá ligado? Eu nunca parei pra olhar, não. Mas acho que deve ter. É muita gente querendo ir lá só pra dar um dislike e... Porra, eu falar, não é possível. Engaja mais o canal, meu filho. Aí os caras até pegam e falam, mano. Tá ligado, parada, porra, se de dislike que não sei o que, eu falo, mano, mas tem que pensar também, que nem todo mundo, porque assim, o nosso som não vai agradar todo mundo vai. também, não. Vai, Tá ligado? Igual, igual você falou aí, né, que agora tá voltando o 150, o 130, né? 130, quebradeira. 130 devagarzinho, que é, o rei do 130 é o 2D, né, velho? Pô, aqui na cidade, cara, tá dominando. Pô, o 2D chegava no, chegava na, porra, na... que baile era aquele, eu acho que era absolute fast. Todo mundo... E chegava... Calma, gente. Agora é devagar. Agora é o PID. Fica o Pide, <risos> <risos> piqueu o pide, pique pide. Todo mundo acelerado, doidão. não, doidão. Calma, que agora é devagar. Porra, velho. E ele foi o que manteve no 130 mesmo. Ah, velho, e eu gostava, eu gostava, quando eu ia muito, eu gostava. Oh, tinha uma hora que a minha cabeça já tava com dor de cabeça, de tudo, que tudo, que Falei, caralho, eu viado, que porra, eu vou sair. Eu ia lá pro camarim pra dar um relax, tá ligado? Que eu pra não... ficar mais de boa. Que é isso, maluco, tô em frente à caixa de som já há um tempão, ouvido. tirando foto <risos> e, e todo mundo me chamando no meu ouvido, já maluco. Aí o dois dias entrava, acalmava o bagulho todo, e falei, porra, agora vou dar mais um rolê que eu achava maneira, era a foto, né, mano? Que tu tirava assim tu já postava aí, nego. <risos> Caralho, gostava, eu gostava. foto, mano. Caralho, eu chorava de rir, mano. Você já saiu algumas fotos minhas? Já, pô. Por. Porra, baile, Mano, <risos> mano, bali. Bale... Porque eu tinha aquela árvorecinha. Assim, você que... tinha maior cabelão, eu velho? Cabelaço. Caralho, velho, eu não lembro de você dessa, dessa época, velho. Pô. Nem. Eu não lembro, velho. Mas você ficava mais de cantinho? Mais de cantinho, né? Era mais tímido. Ainda tá sou, tá ligado? Um pouco, mas devagarzinho. Tô ligado. Mas, mano, naquela época eu não conseguia olhar pra galera tanto. Não tinha como, mano. Porque, mano, na hora que eu tava tirando foto de um aqui, já tinha outro me chamando aqui. É, Ao mas... tirava foto de um aqui, já tinha outro me chamando pra cá. Eu, mano, eu dava dois rolé né? na eu dava dois, três rolé no, no salão... Eu tirava mais de, de, de cento e poucas fotos. Não dá, mano. Eu falei, <risos> que isso? Não dá, velho. Aí eu ficava só no palco. Dá até vantagem de dar a câmera pros outros, tá aí, mano? Ah, é, mano, tira aí que eu vou vender agora. Na moral mesmo, na moral, foi foda. Mano, lá no Aero, velho. Lá no Aero teve uma hora que eu, eu falei... Eu tava... Era qual baile agora? Acho que era melhores do ano. Não lembro qual que... Acho que era o melhor do ano mesmo. Agora não lembro qual. Uh -huh. De qual ano que foi. Aí eu tava lá no palco... Aí eu vi os meus amigos lá embaixo, lá na cara do caralho. Eu acho que eu vi foi na época foi até o Gigolé, você ele. Tá com a qualidade do o ah, Gigolé. Pô. Eu vi o Gigolé lá embaixo, falei, porra, vou lá falar com o Gigolé. Lá é que deu aquele clarão? Eu falei, caralho, o Gigolé lá embaixo, vou lá falar com o Gigolé. Desci do palco. Fui de, fui de cantinho, né? De cantinho, de chavada. Tietinho, botei a câmera aqui de lado, aqui, ó. Fui, joguei a, a camisa em cima da câmera Já e fui. É. Falei, ninguém vai me incomodar cheguei lá no jogo, olhei ele me deu uma cerveja, nós trocando ideia do nada ele falou assim, mano, tira uma foto minha eu falei, porra, mano, não, não, faz, isso. Por não faz isso não é possível, por favor ele tirou a foto minha, eu falei, mano, você vai acabar com a minha vida se eu tirar uma foto sua ele, mano, ninguém vai te pedir foto não, só a minha porra. você fala que é só minha que você, você vai já tirar já tô imaginando eu falei, mano, você vai ver o que vai acontecer, eu vou tirar uma sua peguei e tirei a câmera puf, bati a primeira foto começou. mano, sem sacanagem, Parecia que eu era um boneco voodoo, tá ligado? Um monte de, de, gente, de assim, gente assim, ó. Aí eu comecei a girar eu falei, mano, não é possível, a galera tá de sacanagem comigo. Aí, do nada, eu parei pra tirar a foto da menina. não eu parei pra tirar a foto da menina. Só recebi. BUM! Nas minhas costas. Aí eu fiz assim, ó. Não acolhei o maluco. Qual é mano, vai tirar foto minha, não? Tô pedindo o um maior tempão. Nossa, mano. Caralho, na moral, eu bati a foto do cara e ralei. Ah, eu cheguei hora. lá no palco, eu apaguei a foto do cara também. Eu falei, ah... Roubar você... no cu. Foi o um troco, foi o um troco. Meu troco Minha foi Minha foto não saiu, pô, mano. Ah, pô, você me deu um soco. Na hora cara. que você me deu um soco... Lá. Não, eu fiquei esperando alguém vir me cobrar a foda. Eu Falei, eu vou descobrir quem é. Aham. Porque eu, na hora, você não, você não guarda. Não tem como, mano. Tem você tá como. lá na hora que você... Vale acontecendo que... um monte de coisa. Porra. E foi um baile grande, mano. Foi um baile que foi, tinha... Porra. Equipe, cascata, é, eu... porra toda. Aí depois mesmo. o Joabes foi querer me contratar de novo. Eu falei, eu vou, mas não vou pra tirar foto, não. Não dá. Não, <risos> não dá. dá. Eu vou só pra fazer vídeo. Só um videozinho não, eu... foto... não. Não, não. Aí ele, ah, o que que houve? Eu falei, pô, cara, eu... então, no último baile eu tomei um soco na coisas. Recebi costas. uma agressão. <risos> foi foda, velho. Foi foda, foi foda. Mas, cara, ou saudade, né? Porra. Balezinho não era. História pra contar, né? Várias equipes. Você já foi de várias equipes? Não. Você nunca foi no baile de várias equipes? Não, aqui não. Tá ligado, aqui não? Né? Não, eu ia mais pro Rio. Lá no Rio, né? É. Pô, aqui os caras colocavam 3, 4 equipes dentro do Aero. Não, na Aero com equipe eu nunca fui, não. Na Aero, com a equipe. Com equipe você nunca foi? Nunca, você já não. foi com a série Gold? Não é nunca, possível? Nunca, nunca, Você nunca foi no baile da série Gold? Série Gold? Não, no Aero? No nunca. Aero? Aero nunca. Tá ligado? Eu que peguei isso, ela lá na gaiola. Porra. Porra, na gaiola. Quebradeira Mano gigante, Deus. tá ligado? Mano... Ou oh, a primeira vez que eu fui na gaiola... A primeira e única, né? Que eu fui na gaiola. Eu fui com essa camisa aqui. Mano, essa camisa aqui é grossa pra caralho. Mano, essa camisa aqui é grossa pra caralho. Depois, pra caralho. Depois, depois você vai ver. Essa camisa aqui é grossa pra caralho. Depois eu vou te mostrar. Camisa é igual um... Cara, é, igual... é um lençol grosso, tá ligado? É grossa pra caralho essa camisa. Eu fui com essa camisa. Eu fui de calça jeans e tênis. Nossa, cheguei lá, mano. Eu fazia assim, ó, saía fumaça. Como, mano, saía fumaça. É muita gente, é muito, é eu, fui muito quando eu, ta, eu cheguei lá, ainda sexy love tocando. E, tipo assim, não era só série gold, não, mano. Tinha mais umas cinco equipes, eu acho. Cinco, seis equipes, tá ligado? Cheguei lá, muita gente, mano. Olhava pro lado assim, tá ligado? Muita gente mesmo. Eu nunca vi um baile tão cheio na minha vida, mano. Tá ligado? Sex Love tocando. Várias ruas. E tipo assim, bagulho que eu achei mais responsa ainda, tá ligado? Foi o cara... Tipo assim, de favela diferente, tá tocando lá, mano. Foi, cara que bagulho responsa. Que querendo ou não, hoje em dia é uma... Brigaiada feiona, né, mano? O cara que tá outra favela de não ser... ah não, não pode, que não sei o quê. Tipo assim, foi uma união maneira que teve, uhum. tá ligado? Que o sex Love tocou lá na gaiola. Ainda bem que eu fui nesse baile. E o Renan da Penha chegou a tocar lá na... Na VJ também, que eu falei, pô, bagulho maneiro, maneiro minha, né, mano? mano. Pá, bagulho maneiro. é o que precisa mais aí no não funk, cara né, cara? Foi. Pelo menos lá em São Paulo os caras ganham tanto dinheiro porque é assim, né, mano? É, mano, não tem... Os caras andam em tudo quanto é lugar. Entram em todos os bales, todas as favelas, tudo. Não tem, não tem essa neurose, tá ligado? De ser de lugar diferente. O cara é artista, irmão. Não importa, tá ligado? De, que o cara... Pra morar onde que for, filho, em qualquer lugar, mano. O cara Exatamente. é artista. Tá pô, mano, eu, eu sou um cara que, tipo assim, eu também, eu me considero artista, tá ligado? Eu gosto de entrar em tudo quanto é favela. Eu, pô, onde eu vou, graças a Deus, até hoje, eu, eu fui bem recebido, tá ligado? Mas, tipo, eu tenho mó vontade lá na VJ também, mano. Uhum. Pô, é a, galera fala, mano. a galera fala é que é mó balizão. Os, os caras que, cara que, que eu sigo mais, que é tipo o Cavalo, valeu o Cavalo. A galera daqui do que eu sigo mais, pois, vai direto. Mas eles também vão tudo com trabalho, mano. E vão na VJ, mas, lá eu nunca vai na Gaiola, fui lá, mano. Outro lugar. Lá eu nunca fui, não, mas tenho vontade. Pô, mas quando eu fui na Gaiola, mano, eu cheguei, fiquei parado do lado da equipe, e acabou, não consegui andar, mano. Eu também, mano. Eu não fiquei consegui assim. andar, mano. Eu não consegui andar, mas tipo assim, não é que eu tava com medo. Eu não consegui andar porque eu tava com calor para algum caralho. E eu achei um ponte bom, com isso que do meu lado barato. <risos> Falei, mano, eu não vou andar. Meu e Tem gente pra caralho. Falei, mano, eu vou ficar aqui. O som eu tá bom não, pra ca... E outra, qualidade de som na favela. Isso é doido, é incomparável. Mano. Limpo. Limpo, mano. Limpo. Ou oh, eu escutei. A, foi uma das primeiras vezes que eu escutei um. Aquele. Aquele beat. O Modinha. Beat Modinha. Daí, como eu tava falando, aqui a gente é acostumado mais, acostumado mais com. Com, com, com tambosão ou que os beats mais antigos? Na hora que eu ouvi o beat modinho, eu falei, caralho, mais uma caixa limpa. Com que, que e o porradão que, do com grave. Com que porradão do caralho? Um com daço. grave, com bagulho seco? Tipo, Eu falei, caralho, velho, que bagulho diferente. E por que isso não tem lá em volta a redonda? Aí eu ficava pensando assim, mas depois eu saquei, mano, não é só o beat. Não. Os caras estão lá com equipamento de som. Hora do normal, top de linha. Top de linha, de última geração, velho. Muito foda mesmo. Eu cheguei no baile, eu fiz a mesma coisa que tu, parei. Ficou do escutando? Lado. Parei do lado assim. Nem do lado, minha. Eu parei de frente, mano. A equipe, porque lá na gaiola, é a rua direto, uhum. a equipe fica de frente. É, mano. eu fiquei na calçadinha cheguei assim, na es... ó. Na esquininha assim, onde tem o telhadinho, tá ali? Já parei ele mesmo, mano só deixei o som Isso. alto pra, cara, só falando. fica mano é a melhor coisa você ficar prestando atenção você fica comigo assim. só bati o grave na blusa eu falei caralho bagulho é sinistro então... por outra outra parada que eu que que agora tipo aqui em volta redonda eu fazia muito lá eu cheguei a fazer também vou ir lá na caixa e fazer assim Pô, mano eu fiz isso pra nunca mais na minha vida. Não, lá eu não... Lá, pelo menos, eu fiz, mas eu não fiz no, na hora que tava porradeiro mesmo. Tava só... Não tava os gravizão. Tava só o kick e, e a caixa batendo. Depois que eu fiz isso, aí, saio, parecia que eu tava em narnia, mano. <risos> Calado, onde que eu tô? Pelo amor de Deus, tá ligado? Se alguém der, desse um tapa na minha cabeça, eu caia no chão, mano. Nossa. Do sonido que ficou no meu ouvido muito forte. Meu cruz, creta, foi Meu Deus, nunca mais eu faço isso. Mano, uma parada que é impossível o cara não. Tipo assim. Eu não uso, eu não uso. Mas é impossível você não usar na favela porque os caras espirram pro alto é que é o bagulho do lance hein né? Dá uma. É, os caras. Espirração do caralho pro alto, o bagulho da tá alta. no lance. Tá, respira, você vai fazer o quê? Vai parar de respirar. Vai, ah, oba, já bate, você. Já, já bate. bate. Segura nos <risos> outros que você nem conhece, desculpa aí. Ô, oh, desculpa aí, irmão. <risos> Caralho, <risos> doideira. Ah, o cara mano. tá mais doido que você, tá ligado? É o cara. Não, já é, pô, já é. Doideira, velho. Doideira. Mano, bagulho doido, não. Pô, e na época, e quando a gente foi, a gente levou uma... A gente ia levado umas meninas com a gente, que eu tava empresariando uh -huh. na época. A gente tava empresário, não. A gente ia começar a empresariar as meninas. Rapaz, a menina chamava atenção pra caralho. Aí, tão lá no meio do baile, pai, eu tranquilão. Meu copão. De boa. De boa. Do nada veio um maluco. Vai ter um. E aí? Suave, mano. Suave, tranquilo. Tá curtindo, Falei, não, tá aí, pô. <risos> tá, tá aí. Tá aí, pô. <risos> pra tá. Foi pra curtir o Suave? Vai lá, velho. A monte. A monte. Eu vou falar que não. É contigo mesmo. É contigo mesmo. Chega à vontade aí, pô. A menina tomou um susto, <risos> velho. A menina... Aí a menina virou e falou assim, não, não, tô com meus amigos aqui. Ah, eu não amigo eu que falei, não, ó, comigo é o caralho, eu você tá, tá sozinho amigo. nessa porra. Ah, e foi, é, o quê? Tem uns amigos meus que, que foram e, tipo, tem a história dos caras que os caras ficaram apavorados mesmo. Quando você foi, a primeira vez você ficou assustado mano, também? A, não, a primeira vez que eu fui foi ali na chatuba ali, Mesquita. Primeiro baile que eu fui, baile da, da raiz lá, até que fala. Ó, tá, tá, tá dando dengue aí, mano. Não tá nada, pô. Foi o, da, foi o baile da raiz que eu fui, mano. Aí, tipo assim, pô, primeira vez, né, mano? Aí você já fica meio assim, os outros passam perto do seu, eu até desviava. Falava, não, encostar no cara, o cara vai querer me matar, pô. É meu pensamento, né? Qual tá o pensamento você acha? É... Eu falei, os caras vinham até desviavam, tá ligado? Igual um joguinho lá do Faustão doido lá. Eu falei, o quê? Até desviava. Aí, na hora que os caras começaram a jogar pro alto, eu falei, misericórdia, que eu tô fazendo aqui? <risos> aí, mano, assim mesmo, papo reto. Eu falei, nossa, mano, vou embora. O que? Pelo Ai, meu, amor meu de céu. Deus. Aí, Pensa então, o povo lá em casa, e descobri isso. Aí tomavam, então, começou a beber, né, mano? Aí, aí já era, parecia que tava em casa. Tá ligado? Mas mesmo assim, em casa não tá tá ligado? Eu tô na calçada só. É. Não tô... Em doideira. Casa, tá doideira. ligado? Aí depois que eu comecei a descer mais pra baile assim, hoje em dia, mano... Mas aí hoje em dia você já foi pra caralho, né? É de boa, já, um pouquinho. Mano, eu fui pra baile de favela acho que umas quatro vezes. Na gaiola eu fui uma vez só. Aí depois eu fui no, eu fui no PPG. Duas vezes no PPG. Porra, eu fui uma vez pra gravar um clipe no PPG, mano. Que caralho, a gente entrou num beco. Que a gente entrou num beco. Aí depois a gente saiu numa parada assim, mano. Ah, eu lembro desse revite, foi... Eu acho que o Chininho foi contigo, não foi? Foi. Eu lembro. Aí a gente saiu na quadra, não é que a gente saiu na quadra, mano. Tipo assim, eu, eu sei lá, mano. Eu tô uma parada comigo. Desde quando foi a primeira vez, eu fiquei pensando assim, mano. É só ficar tranquilo, velho. É, pô. Pensa que é soft. soft tá <risos> ligado? Se eu não fica te brincando em casa com só? foi pô, pensa que é só essa porra, mano, eu sei que eu cheguei lá, mano, Caralho, aí tinha um maluco, um maluco veio, me cumprimentou, eu olhei, eu fiquei imenso, aí na hora eu fiquei tranquilo, aí que eu vi, falei, mano, é tranquilo, tô aqui de boa, aí depois, mas depois foi até engraçado, veio um maluquinho, Maluquinho pequenininho, mano, com bagulho quase do tamanho dele. Gigante. Rastando o bagulho. É e aí, aguentando ficando a mão de todo mundo. Mas, mano, é só ficar tranquilo, sei lá. Mas é, mano. Eu acho que é. Pelo menos eu. Eu tenho a concepção que. Hum. Que ali eu tô mais seguro que se eu estiver na pista. Ah, mano, eu também. Hoje em dia eu penso muito assim. Tá tipo ligado? assim, no começo que eu ia, eu falava o quê, mano? Da doideira que os caras querem. Começar a rodar, dar tiro em todo mundo, mas hoje em dia é, eu penso diferente. O tá cara fazia isso. Fala o que, mano? Lá dentro eu tô muito. Mano, tá tu dá rolê fácil, na rua mano. aí. É. Os caras já. Eu, aqui você corre mais risco de. É, pô... parecer um doido fazer uma merda que Ali lá. Eu mesmo a gente subiu, eu falei, mano, se passar aqui já era, mano. É. Se o cara passar aqui vai que já era. É foda, é foda, é foda. Eu fico bolado, mano. eu estar num lugar, os outros Ah, lá não, não, mano. Lá o cara, pô, ele tá ligado. O cara tá aqui pra se divertir só. A vontade, a vontade, mano. Né? Isso aí, os caras falam curte. Acabou, e, mano. E tu, tu pensa em gravar uns clipezão lá? Pô, papo de sonho, gravar uns clipes lá, mano. Vamos botar essa parada Pô. em prática, Pô, Vamos mesmo? Botar essas paradas em prática e botar tudo alinhado aí, ó. Pandemia já acabou, nego. Só não acabou pro governo. É. Tô ligado. Porque pandemia já acabou, a maior... Tá, tem gente pra caralho vacinada e as Muita baladas tá gente, tudo mano. rolando. Então, já botar os trampo pra rodar, né, não? Pô, começar a botar pra andar, né, mano? Caralho, minha mãe vai me dar um pega, mano. Hã? Minha mãe vai me dar um pega. Por quê? Ela só soube de um baile que eu fui. Ah, caralho, agora <risos> ela, vai, ela vai assistir? Nossa, certeza. Vai, né? Você vai compartilhar, né, não, velho? Mano. Ela vai, vai assistir isso tudo, mas já manda vai, um recadinho pra desculpa, ela aí. tá, mano? Te amo, tá, foi... Não deu nada, não, graças a Deus. Graças a Deus, também <risos> até hoje. A senhora ajoelhada me ajuda demais. Isso. Pô. <risos> pô, e é tudo pra melhoria dela mesmo, né, mano? É, pô. Só em busca da meta mesmo, como diz cabelinho. Você tem, cê, cê tem sua assim, vontade, assim, de fazer umas paradas foda pra tua coroa? Pô, nem falo, né, mano? Dá mais tudo que minha mãe passou aí, uns tempos atrás pra cá. gato que também me deu um baque. Mas, tipo assim... Graças a Deus, deu tudo certo, tá ligado? É. Mas eu falo com ela, mano, direto, que vai vingar, tá ligado? Vai virar. Assim, tá melhorando, melhorou, porra, vista de antes, melhorou muito, tá ligado? O bagulho de uma coroa, trampar pra cara, só pra ajudar a gente, tá ligado? Botar coisa dentro de casa, assim, de tirava dela pra, pra ajudar a gente, mano, tá ligado? Uhum. E, pô mas graças a Deus, e a ela também, que é uma mulher guerreira, que é sem palavras, deu tudo certo, tá ligado? Minha irmã também, pô, fechamento mesmo, mesmo que, pô assim, me apoia muito mesmo, mano, tá ligado? Me apoia muito mesmo, mas como? Só em, mano, jamais, tipo assim, de todo eu vou lembrando das paradas, mano, parada que tá na minha mente, jamais vou pensar em desistir, tá ligado? É isso. Tudo, tudo que rolou, mano, eu lembro de cada coisa, tá ligado? E essas coisas só vai me dando força pra subir. Pra continuar, para Pra né, continuar, né? pra subir um degrau de cada vez, tá ligado? Mano, uhum. a gente sobe um degrau, como assim, na, tá ligado, na, pô mano, como é que eu posso falar, tipo assim, a gente sobe um degrau, pô, conquistou uma parada, tá ligado, pô, deu uma melhoria, o canal tá mais bombado, eu subo mais quatro, tá ligado, na minha humildade, mano, que é parada também, que é pra mim, essência da minha vida, mano, eu sou o moleque que eu sou, tá ligado, de questão de humildade, de tudo, os que falar ah, eu... O P.L. Chica ali, eu falo, beleza oh, menina, mano, toma junto aí, tá ligado? Os caras tá falando alto, pô, não tá não, mano, na moral mesmo. Não lombra não, mano. Não lombra não, não pô, na moral aí, mesmo, sabe de como, de como é que eu tenho, pô. Só tomando gelinho. Aí, os caras, ah, já é, pô, já é, pô. então junto aí, mano. Tô um pouquinho de vergonha aí, ó, os caras, não, não, pô, não, de boa, de boa. Mas valeu aí, eu falei, nossa, velho. E quando a galera pede pra tirar foto? Porra, já. Você fica doido? Porra... A cara fica como? Você fica vermelhão? <risos> Ai, mano, os caras chegam a tirar uma foto, já é, pô. Foi, mano. Você não, tira outra... T... Já é, pô. Os caras, caralho, valeu, mano. Tamo junto. Eu falei, nossa, onde que é esse moleque vai postar essa foto, velho? <risos> mano, a primeira coisa que vem na minha Quem mente. Que é esse moleque? Nossa, mano. onde que ele vai postar essa foto, mano? Mano, e já aconteceu uma situação engraçada, assim, com o fã, assim? Que o fã chega e... Mano, só lá no bairro tava eu, meu irmão, tá ligado? Andando assim. Aí a molecadinha falando, tá ligado? Aí meu irmão assim, oh, os caras. Tá falando, falando. Aí meu irmão, oh, os caras tá falando de você, mano. Tá ligado? Os caras tá falando de tu, mano. Aí eu, mano, não finge, finge, que não, finge que não é eu, não, mano. Você sabe como é que eu sou. Pelo menos finge que não é eu não, mano. Ele, mano, tá falando de tu, tá ligado? Eu abaixei o boné e assim, fui andando rapidão. Aí mas a molecadinha veio correndo, tá ligado, mano? Reconheceu. Eu falei, pô, mano, não falei pra você andar rápido também. Aí ele também, não, é ele, vem cá, vem cá. Não, nossa, mano, é ele. aí, mano, vem, vem. Eu falei, nossa, mano. Aí fui, falei com os moleques tudo, tá ligado? Aí tirei foto. Tipo assim, não é nem questão de não querer, tá ligado? Porque eu tinha é muita vergonha, vergonha, mano. Mesmo. Tinha muita mesmo, tá ligado? Agora que eu tô um pouco mais tranquilo em questão disso. Mas ainda tem um pouquinho. Cara, teve uma vez lá no Rota que aconteceu uma parada muito engraçada. Chegou um cara... O cara falou assim... Pô, Isão, caralho, sou seu fã pra caralho, velho. Tirou uma foto comigo aí. Caralho, essa porra, era difícil de acontecer. Eu falei, cara, demorou, mano, tira sim. Ele, pera aí que eu já volto. O moleque sumiu, velho. Eu falei, falei caralho, cara, doidão. Falou que queria tirar a foto e sumiu. Do nada o cara voltou falou, quais não tem como tu tirar no seu celular, não? Eu falei, mano, e eu vou fazer o quê? Não, você posta lá que depois eu pego, pô. Caralho! Esse Falei, é o pô, maluco mano. Dar o dele pra Aí é foda, eu vou ter que tirar e eu vou ter que postar. Postar lá para tu pegar. Pô, aí é foda, né, mano? Falei, Ele não, não pô, tira aí, tira aí, aí, me dá seu Insta. Não, me, me, me dá seu Zap. Falei, não, mano, eu vou tirar, você me chama lá no Insta, lá que eu te mando. <risos> aí eu fui, tirei, depois eu mandei pro maluquinho lá no Insta, lá. Nem lembro o nome dele, mas se tiver vendo aí, pô, valeu. Isso já tem um tempo, tem um tempo. Eu acho que isso foi na primeira Absolute. Primeira Absolute você foi? Não, lembro. Caralho, primeira. Não lembro, mano. Primeira Absolute que a porra ficou tudo cheia, mano. Onde que foi a primeira, mano? Nem. A, não sei se foi a primeira que existiu no, no, no mundo, mas a primeira que eu vi Minha mesmo divulgação vida. rolando pra caralho. Foi lá no Rota, pô. Que é a que lotou pra caralho. Teve duas no Rota, duas ou três, né? Foi pô, a primeira então no Rota. A no Rota. A primeira eu não na fui volta. naquela que foi na Valdack, mano. naquela eu fui também. Na e no Santa Cruz eu acho que eu não fui. Não, não teve Santa Cruz, né? Não é, Santa é, a Cruz, entrada foi... do Santa Cruz é, ali, um pouco antes ali. Nessa redeza eu não fui, não. Agora o resto já era certo. Nossa, eu fui. Nessa daí eu fui. Nessa eu acho que eu até tirei foto, não lembro. Acho que eu tirei foto. Na da Valdack eu tirei foto. Tirou, você postou esses dias, pô. Postei esses dias. Foi, foi. Você postou, mano. Você fazendo assim, aí, uma lá atrás de tu, assim. Ah, que ela é lá Sim, do, é lá do ela. fundo. Ela. É, ela. mano. Você gostou, pô. Porra, aquela foto lá histórica, mano. quem tirou aquela foto lá foi o JR, lá do Rio. Ah, tá, pô. O Félix, né? Não, JR, o. Ah, tá, o JR é o produtor. Ponto, é, ó, produtor de vídeo. Uhum. JR Félix. Você quer <risos> mano. Sei lá, mano. O que o cara foi? Falei, o cara foi lá, o Izão já quando. Porra, tirou a tirar... foto minha aí, <risos> não. não. Eu sei que era o, que era o cara, mano. Não, não, não, foi, foi o produtor. Aquele dia lá foi maneiro, mano. Nossa, aquele lá foi um balizão. E, cara, a maioria das. A maioria dessas festas eu não acompanhava, eu sou muito ruim de acompanhar a divulgação das paradas, eu sou mano. bom de fazer a divulgação, mas acompanhar, porra, eu descobri que ia ter a festa no dia da festa, porque o cara me ligou ainda, falou, tem como me tirar a foto, eu falei, porra, tem, mano, eu não sabia que ia ter a festa, na eu cheguei lá, porra, um bagulho lotado, gente, pra caralho, cara. <risos> será que a gente vai ver isso de novo? Pô, mano, tenho certeza que sim. Gente pra caralho. Porra, tá aí, mano. o já tá fazendo umas privadinhas aí, que tá dando uns caôs, De... tá ligado? Mas tá Tá dando uns caôs? Tá, mano. Que isso? Que, que, que os homens invadem, né, mano? os cara vai, mano. Aí, eu... Já eu sabe, acho né? engraçado preciso... isso, cara. Os caras ficam aí atrás da galera que tá se divertindo. Quem tá fazendo coisa errada, eles não vão. O povo tá lá só se divertindo, não tem nada. Meu. Eu fiquei sabendo numa festa que os caras chegaram pegando o celular dos outros. Mas, mas pra que Porra, isso? Aí, mano? Não rola, não, mano. Às vezes, eu... pô, demorou pra caralho conquistar o bagulho lá, mano, pra chegar e tirar não as é? coisas assim dos outros, mano. Tirar em um segundo a parada, mano. Não e não às rola, vezes mano. a pessoa saiu de casa, só pensando, mano, não aguento mais pandemia, não aguento mais 40 Eu vou de ali, dá uma distraída. Chega lá perto do celular. Puta Porra, mas tá rolando nada, mano. Nada, nada, mas eu também não tô... Sou muito afim de ficar saindo também, não. Não, mas eu tô vendo aqui em Walter Dona devagarzinho, voltando uns barzinhos. Não, tá voltando, é. Voltando uns pubs, voltando umas baladinhas, voltando as paradinhas. Tá voltando. Mano, setembro tá marcado pra voltar colégio, pô. É, eu vi, eu vi, mano. Voltando não, não. colégio, eles não tem por que parar a balada. Fala... <risos> <risos> Pensa, pensa, pensa. Se você pensar direitinho, tipo, pô, no colégio todas as crianças estão se encontrando depois e indo os... pra casa, cada um pra sua mas casa. Você sabe que depois a gente vai ser xingado, né? Hã? Depois a gente vai ser xingado. Por quê? Né? Olha o pensamento dos caras. Ué, os caras. <risos> os caras vão cara aí não, a escola é primordial. Sem tudo não consegue nada. É, Escolar... mas é, mas é. Ué, ó, as crianças vão estu... vai, vai pra escola pra, pra aprender. Show. Aí, o pai, a mãe, o tio, a avó, sei lá, quem seja. Tem um estresse do dia a dia de ir pro trampo pra trabalhar. Show. O ser humano precisa de um divertimento, mano. Esse cara precisa de um... Aí Mas o vai... cara só vai poder trabalhar estudando a vida. <risos> tem que continuar. <risos> Tem te, não véio. vai ter gente, ninguém vai ficar me vendo aqui no tal e ouvindo música. É, velho. Tem gente que eu de quero de ver isso. gente nova. Que... É, vamos pensar não fazer podcast <risos> na praia. Porra, <risos> tá porra. Pique é, é, esse. é, esse é o pique, <risos> mano. Esse é o pique. E, ah, e querendo ou não, vai voltar. Vai, vai, pô. Vai voltar. Outubro, novembro. Pô, mano, e aqui na cidade eu vejo que tipo assim. Vários menores, tem muito DJ aqui na cidade agora, mano. Não sei se você já parou pra ver. Então, tipo assim, tem muito menor que trampa só com isso também. Tá ligado, mano? Foi parado aqui, eu falei, pô, tinha que... Tipo assim, não voltar de uma vez só, tacar e aí 500 pessoas, um milhão de pessoas, não, mano. Tá ligado? Mais devagarzinho. Mas volta, pelo menos liberar, Tá ligado? Pai. Liberar, pô. Liberar e fala assim, ó. Você pode, nesse tamanho desse clube aqui que você tá, você pode botar 200 A pessoas é, dentro. só. É. Já é, mano. Já é alguma coisa pra Tá ligado? Porque tem menor que vive da, da parada, mano. Não tem como, os caras precisam. E o erro, eu acho, um pouco da galera aí, da, das autoridades aí, é achar que a galera tá ali só pra zoeira. É, cara. mano. Tá ali só pra zoeira, só pra, pra, pra pegar mulher e pra beber. E tá achando que... Não, mano. Tem gente que frequenta, que não fuma um cigarro, não bebe uma cerveja. Vale só pra trampar. Inclusive a tia que limpa o banheiro, o segurança. É, pô. Então, porra, dá emprego pros outros. E tem gente também que, tipo assim, vai só pra tomar um gelo mesmo, parado de boi, pra esperecer um pouco a mente, Esparecer, né, mano. mano. Que fica, porra, música. em casa o tempo todo até aquilo que tu falou, tá ligado? É trabalho, casa, trabalho, casa. Que aí lá, mano, também espareceu um pouco a cabeça, mano. Que ninguém aguenta ficar trancado dentro de... No quarto o dia inteiro bebendo dentro do quarto sem. É maluquice, rapaz. O vagabundo passa a faca no pescoço. Maluquice. Não dá, não, mano. Maluquice. Não dá, não, seu é doideira. Maluquice. Então precisa de um eventinho mesmo. Eles vão tirando as fotos. Não. Não. <risos> <risos> não, Não, levei soco na última. Não, não, agora eu, eu tô. Eu, eu pretendo, eu pretendo. Tipo assim, tem hora que eu falo que não, mas tem hora que eu sinto saudade da balada. Mas se for para eu fazer o que manda no meu coração mesmo, ah mano ô, galera compartilha essa porra para estourar aí no porra, YouTube. Poeta, ajuda, tá ligado? Ajuda, <risos> ah, é tá isso aqui, que eu, eu preciso cara. Cada dia um, uma pessoa diferente, um início um de ah, porra, porra é diferente. Eu só, mano, é o meu sonho, meu sonho real mesmo, é meu YouTube estourar e, e os royalties é chegar legal. Deu? Boa. Eu fazer que nem o um mítico. Tá Meter <risos> minha, minha uma casa maneira. Não quero nem, cara. Eu nem penso tanto em. Eu até penso em casa, mas eu penso também em equipamento. É eu sou, mano. Você vê a qualidade da. Você pensa é, muito no. Eu preciso. muito. O material, mano. Tipo uhum. assim, a parada. Porrão. Um bagulho top mesmo. Igual eu falei no último. No, no podcast que vai sair. Já saiu, né? O podcast do Cabelinho. Tu postou falei, hoje? Cara, não, vou postar amanhã. Amanhã. O podcast com o Cabelinho. Mas eu, eu, eu tô, sei lá, mano, eu tô uns dois anos sem comprar uma calça. Mas, porra, eu comprei um microfone, ganhei isso da minha dona. Top. Mano. Obrigado, fiz a mesinha, top. Eu, tá, tá, eu, eu, par... aqui... eu, eu lembro, porra, aqui. Você vê aqui, era outro pique, né, mano? Eu lembro, agora tu foi, só foi investindo em investimento é, mano, pesado só tá investindo Tá ficando, tá ficando. Tá, ficando tá ficando vai... parada. Devagarzinho. Mesmo. Agora a gente precisa do YouTube dar esse boom aí pra gente... Pra gente poder pegar uma outra estrutura. O Instagram querendo ou não, o teu tá subindo, né, muito devagarzinho, muito. mano? Tá, devagarzinho, mano. Devagarzinho, a gente também vai fechar aquela... É, Aquela né? conversa, Que é aquela parada é devagarzinho, né? Mano, devagarzinho tá subindo, graças a Deus. Cada um que vem aqui, pelo menos, me rende aí uns 50 seguidores. Tem uns que uh -huh. rende 20, tem uns que rende 10. Então, tá chegando, seguidor. Tá chegando as paradas no YouTube também. Tá chegando, tá chegando. Ainda não deu aquela parada de... Mas estamos igual um me subindo. É, mas nós um tá subindo. Mas nós tá subindo. Ruído, Deu ré, ré, ré nós dá não. Ruído. Não dá ré nem pelo caralho. O fusca subindo no um morro da Vai vir, meu hora é chegar lá, meu irmão. De primeira, cuspi fumaça. Depois que nem, nem <risos> aguentando mais. É, ué, o Na hora que pegar a reta, fudeu. Já era. Aí esquece. aí esquece. Aí esquece. Aí é só passar a marcha e vambora. Aí esquece. Já era, filho. Essa é a meta, mano. Essa é a meta. Mas, mano, e, e desses seus rolês louco aí pro Rio aí, cara? Se tem alguma história assim que você pode abrir pra nós? Eu não vou entrar muito em coisa polêmica, pô. Mano, não tem nada que eu era... Não <risos> tenho, tenho nada pra falar. Não não nada. Caralho, o corte, o corte, o convidado não tinha nada pra falar. Tipo assim, dos rolê não tinha nada, entendeu? Só do... Não, mano, tem uma parada. E do encontro? Porra, o encontro... Não, mas tipo assim, voltando. É. Tem uma parada que aconteceu, tá ligado? Mas... Parada engraçada, não precisa ser muita treta, não. Mano, parada? mas é engraçado. Conta histórias história de boa. Tá ligado? Tipo assim, a gente chegando, o baile é o amigo... Com a garrafa na mão, já queria chegar dançando, tá ligado? E todo mundo infeliu, o moleque vai me dar uma garrafada na boca de um menor que é cria lá. Mas, mas, sem querer? Sem querer, mas minha cabeça, vou morrer, tô junto. Não. Tá ligado, mano? O menor já rolou assim, eu falei, não fui eu. Levantei até a mão, mano. Mas ele deu o quê Tava dançando, tava dançando a garrafa bateu assim? Na boca do moleque, mano. Eu só levantei, levantei até a mão, mano. Eu mas, lixo, machucou o cara. Tinha acabado... Pô, mano, eu não sei lá, o cara tava muito louco. Se a gente chegando, o cara já tava muito louco. O cara, porra, minha boca aí, irmão, como é que fica? Eu tenho que tomar ponta, tá ligado? E eu com na mão. Não. <risos> tá ligado? Mas nem foi eu que tinha acertado a garrafa no maluco. Tá e o cara eu... falando com você também. É, o cara falando, tá ligado? Com Aí foi pedir desculpa, o cara. Não, não, tá de boa, pô. Vai lá. Que não sei o que. Aí depois trombando. É isso, rapaziada. Estamos chegando aqui pro nosso último slot. Nosso último corte. E chegando com tudo, você tava aí contando aí a história aí, lá do Rio. Mas aí terminou de boa. Terminou, graças a Deus. Caralho. Mano, quando, quando eu não ia pro Rio ainda, eu imaginava outras coisas de lá, velho. Tipo assim, eu pensava que era muito mais louco que a galera... Eu também, do jeito que é, tipo assim, a mídia fala de que é, o Rio de Janeiro, você deu dois passos aqui e morreu. É, mano. Eu falei, caralho, é. Não, infelizmente lá acontece sim. Tipo, muita é parada completo. da bala perdida, muita parada da, da operação louca que acontece do nada, que ninguém espera. Mas, porra, no meio do baile, mano, é muito difícil acontecer. É muito acontecer. difícil, mano. É muito é difícil. difícil. O cara tem que estar tá muito na hora errada, num lugar errado pra acontecer. E também, mano, eu pelo menos, eu quando eu vou, eu gosto de ficar de cantinho cara ah, também mano bagulho. você ficar meio quebrando tudo não rola comigo não mano. até aqui cara se eu vou aqui você só me vê andando no meio do bairro quando eu vou para trampar mano é agora quando eu não vou para trampar eu pego o meu balde aí nossa você... se tem garçom ainda fodeu é, aí irmão. que eu não sai mesmo do lugar velho até a subir Dou 10 conto pro cara <risos> antes falo mano passa aqui toda hora pelo amor de Deus por favor por favor não precisa toma já pede logo uma parada pra ficar ali, já era. Mano. De boa que não precisa se movimentar do lugar. Outra coisa que você não vê lá no Rio é a porradaria que a gente vê aqui. Pô, mano, não rola. mas se rolar também, eu acho que os caras... Acaba cara já... rápido. Mano. Os caras já sabem. Os caras juntam a galera, falam assim, já daí. sabe Aqui Sim. rola porrada. Chega lá hum. fora. Infelizmente aqui é assim, mano. Infelizmente né? é doideira, mano. Doideira, mano. Aqui, eu, eu, eu, eu prefiro, às vezes, igual hoje em dia, pelo menos, quando acabar tudo e tal, eu começar a voltar a curtir uma baladinha, que até hoje eu não voltei a curtir uma baladinha. Uhum. Eu só fui pra uma zezé e saí assim pra trabalhar, pra um negócio que tinha uns outros, assim. A última coisa que eu fui igual foi um casamento, um primo meu, né? Mas, mas também pouca gente pra caramba. Mas quando eu voltar e sair pra um pagode, uma parada assim que eu gosto mais, eu acho que eu vou sair mais pro Rio. Correr é outra história, mano. Você pode te gastar um dinheiro pra você ir, pra voltar, que não é um pouco. Não é? Não, longe, não. Um pouquinho distante, né, mano? Mas vale a pena, mano? É parada que você curte até e não dá um estresse, mano. Não rola nada, tu curte de boa, vai embora de boa, tudo de de boa não? Né? Também você vai. Não. Chapa, não, não. Eu. Galera, vai de Uber, tá? Vai de Uber. Não vai de carro, não. Não dirijo. É, não, não dirijo, não dirijo. Vai porque você vai ficar louco, mano. Vale a pena, mano. Às vezes um Uberzinho daqui, você já foi de Uber daqui para lá? Já. Quanto é que você gastou no Uber? Mano, foi eu e mais três, deu 75. para cada um. Uh -huh. E o Uber ficou lá? Ficou. E trouxe de volta depois? Trouxe de volta. E ficou sóbrio. Uber? Aí ah, eu já não sei. Não, <risos> sei não se mas é muito legal se contratarem um Uber que o Uber fica sóbrio, tá ligado? Pelo menos na, na teoria. Mas latinha ele não tomou, não. Não tava com bafo, não. Ou então eu. Ah, então. <risos> mas não sei, né, mano? Às vezes ele foi num bequinho lá diferente, entendeu? Não, mano. Sei lá, eu acho que a única coisa que o cara pode ficar assim pra não dirigir é o álcool mesmo. É, tá? mano. Eu também acho. É o álcool. Se o cara enxapar, não dá pra dirigir, não. Aí, o cara... Dá pra dirigir, se É. Meu Deus. E, e... E... Operação? Vocês já pegaram operação dura? Não, graças a Deus, não. Mano, eu voltando da gaiola, os caras parou. O carro do MT Shake, mano, eu lembro direitinho. Parou o carro do cara Tipo assim, a gente é atrás, tá ligado? Os caras aí já era vamos junto Foi os caras... Eu falei, ufa. Mandou vocês passar Pô, mano, que, porra, de manhã cedão, tá ligado? Uhum. Cedão não, mano. Era umas meio-dia, não, cedão. Porra! Meio-dia tá... saindo do não, baile, cedão, mano! Mano, tipo assim, vários carros passando, eu falei, pô, mano, esse culacho pegar pião assim mesmo, mano, dentro da van, tá ligado? Uhum. Eu não nem. Mas deu bom, graças a Deus deu bom. Cara, eu sempre tive medo de ir de van. Ir de van eu tenho medo. Porque na van é foda, mano. Na ah, Avam sempre tem um. Sempre tem um filho sempre da puta, tem um mano. Maluco, que, tem. que tá vindo com o bolso como? <risos> Pô, é foda. Aí vai todo mundo da van embora. Todo mundo por causa de um? De um, velho. De um pela. E pros caras pegar também e jogar mais parada não custa nada, aqui É, velho. Infelizmente. É foda, é foda. É foda mesmo. Ah, velho. Eu sempre fico com medo. Eu nunca fui de Eu fui vão, uma né? vez. Uma vez. Ah, mas teve uma vez aí também que rolou a história do micro-ônibus, né, mano? Que micro-ônibus geral rodou. Porra, Cadê eu lembro. Você lembra? Lembro. Só no um é, jornal de tudo. Uhum. Cadê daí, velho. Às vezes era um filho da puta só que tava com o negócio. E todo e mundo... Deu uma merda bebeu. gigante. É foda, velho. Foda, essa parada... Parar de baile é foda, velho. É muito difícil. Muito difícil. Mas, pô, agora eu com meu carrinho... Só meu ah, Tchau. tchau, tchau e benção pai. devagarzinho, vai, vai no curtinho devagarzinho e galera, a gente tá quase chegando ao nosso final do nosso podcast aqui se você ainda não se inscreveu no canal dá uma moral, dá uma moral aí aquele levante de aí, cria vou deixar aqui o link do canal do PL também, se chegar lá, né? dá um levante no canal dele né? que tá fraquinho dá uma moral né? lá <risos> <Boa>. <risos> É, ô, oh, mano, uma, uma parada que eu ia te perguntar, mano. Chegou plaquinha pra tu? Ah, chegou. Chegou qual? Chegou nada, mano. Não chegou? Que isso, cara. Mas você não entrou, não mandou e-mail pros caras, nada? Mano, até hoje eu não corri atrás, não, tá ligado? Nunca parei pra correr atrás só que da parada isso, da cara? placa, não. Porque, tipo assim, mano. Eu Mas faço... você tinha que ter chegado a placa de. de 100 mil. 100 mil? É. Mas, tipo assim, mano... Só não, que... chega de 100 não chega? De 50 chega? Mano, acho que é cem... 100... É cem, quinhentos e 1 milhão, não é? Isso. Ah, pode crer. É prata, a, a outra... Acho que é prata, bronze e ouro. Uma parada uhum. assim. Acho que é uma sequência dessa, mesmo. Uhum. Mas, tipo assim, mano, é porque tem muito... É muita burocracia. É. Hoje em dia, o YouTube é muita burocracia pra você conseguir pegar uma placa. Mano, você já entrou nas configurações do seu... Do seu... Do canal Do lá. seu canal? Pra ver se falta preencher alguma coisa? Mano, eu nunca tipo assim, parei pra olhar, focar nisso. Tá às ligado? vezes, às vezes, falta você se, se botar seu endereço, mano. Mas assim, eu nunca parei pra olhar nisso, tá ligado? Pra focar nisso, não. Você parar pra olhar, às vezes, falta você botar seu endereço. Eu sei que o meu, eu tenho que atualizar o endereço, porque eu mudo, uhum. eu mudo pra caralho. Né? <risos> Mas, cara, quando eu, quando, a primeira vez que eu atualizei meu endereço, foi a primeira vez que eu atualizei Tipo assim, na outra semana o Google me mandou uma carta, mano. Aham. Já chegou a carta pra você do Google? Do Google não, só da Vivo me cobrando. Que <risos> eu tenho que pagar. <risos> mas do Google eu tô esperando até hoje. Não, mano, às vezes falta você atualizar lá ou você só dá informação de onde você mora, cara. Não, pô, mas eu vou parar pra olhar mesmo. Para pra olhar. Não, tem um monte de vídeo aula aí, em cima. tem, muito YouTube. Você é parar pra ver essa parada? Porque às vezes você, só falta você informar eles, ó, oh, eu moro aqui. Uhum. Aí, de repente, depois disso, eles começam a, a te ver como um parceiro de novo. Sim. Mas, tipo assim, meu canal, ele é verificado já. Então? Aquele paradinho de verificado? No canal é. já tem já. Mano. Tá ligado? Aí agora tem que ver mano, o bagulho da dá placa, um... Mano. Para um dia pra Igual, ó, eu, eu fico. Eu fico aí, o meu trampo é, é, é, é justamente isso, né? Criar canal pros outros, uhum. personalizar a rede social, tudo. Eu trabalho muito com a rede social dos outros. E com a minha também. Então, cara, eu vou lá no YouTube. O YouTube é o pai dos burros, né, mano? A gente escreve eu lá e né? explica. E fala, fala tudo. Esse tudo. dia eu queria fazer um... O que, que eu queria fazer? Eu acho que era um pudim, mano, que eu ia fazer. Eu não sabia fazer, eu escrevi lá. Como fazer pudim. O pudim ficou aí. Vem, mano. Uá, vê. É, ué. Amassei o pudim depois. Entendeu? Então, tipo assim, mano. Escreve lá essas paradas. Vai não procurando. Eu aqui, vou, mas sei. eu vou vendo mesmo. Com certeza vai. Uma, uma Com platinha. certeza é um negocinho assim, ó. Porque A não é possível, né? cara. Não é possível. Seu canal tem muita visualização pra ele não te ver como um parceiro. É. Esse dia mesmo. Esse dia eu tomei um strike, pô. Tomei um strike. Strike tem tempo que eu não tomo. Cara, Nossa, tomei um Deus. strike que o meu coração, mano, veio parar aqui, ó. Eu fiquei, eu não entendi, eu tava, eu tava fazendo uma live. Minha primeira vez que eu vou fazer uma live no YouTube. Uhum. Fazendo uma live tinha 10 pessoas me vendo só. Eu falei, porra. É, né, YouTube? Não tem nada a ver se bloquear agora. 10 pessoas me vendo. Uhum. Não dá em nada. Aí na hora que eu tô fazendo a live, eu, pô, galera, fazendo a live teste aí, primeira vez que eu ligo os equipamentos tudo aqui e tal, não sei o que, uhum. eu liguei tudo pra fazer a live. Botei os cabos e tal, tudo. Pô, a gente tá querendo um com o podcast, eu trocando ideia com os outros. Uhum. Do nada, eu olhei assim, Orochi, soltando o som. Falei, caralho, vai começar a sair os sons do Orochi. Nossa. De 15 em 15 minutos ele vai sair um som diferente, né? Uhum. Vamos lá acompanhar os sons do Orochi, galera. Na hora que eu botei pra acompanhar o som do Orochi, botei a telinha bonitinha no meu canto assim, passando um clipe, tchau. <risos> Começou o primeiro clipe. Opa, o Orochi é foda, não sei o que, não sei o que lá, pau, comentando a parada. Uhum. Terceiro, segundo clipe, terceiro clipe, mano, já tava mais de uma hora online. O YouTube simplesmente, mano, ficou preto, ficou, apagou tudo, saiu da tela. Eu falei, que porra é essa, mano? Tá acontecendo. O que que aconteceu? hackearam tá me, me, me hackearam, mano. De... Me hackearam, é impossível. Vírus cibernético. Aí, depois aparece Aí, do nada, o meu canal sumiu. E, mano, perdi o canal. Uhum. Aí, em menos de 10 minutos, o canal apareceu. Na hora é que apareceu, já apareceu uma tarde. Aí, eu fui no... Eu fui lá no... no... no daquele Facebook no Facebook no YouTube estúdio estúdio uh -huh. aí eu fui lá no estúdio já tinha uma tarja vermelhona cima assim. mas eu fiz os direitos violação? autorais violação ah. violação das direitos, o é foda. direitos autorais e eu não sabia porque porra eu não faço vídeo de react uh -huh. eu nunca não dei... fala nada e só eu não monetizar eu não tava monetizando eu... o bagulho eu falei eu oh, não, não tô monetizando Tá A gente foi deu uma parada. Me deu quase perdi o canal, mano. Foi strike é uma parada, mano. Já tomei antigamente, né? Hoje em dia strike tá bem, mais... bem mais pesado. Antigamente teve verdo tomar dois, mano, e o YouTube avisar que tinha mais um e eu que bloqueado bloquear de postar vídeo. Fiquei bloqueado de postar vídeo, mano. Foi uma ou duas semanas. Um mês, não lembro direito. Porque eu, tem um tempo. Eu fiquei uma semana. Uma semana bloqueado de postar vídeo. Não podia postar nada. Foda, velho. Foda, não podia fazer nada no YouTube. E aquela... Eu, eu, caralho, velho. Eu fiquei, sabe? No, no, no dia eu fiquei em choque mesmo, porque... Porra. Eu não tô fazendo nada. Se eu perder o canal... Eu não vou fazer mais nada ainda. Eu vou ficar chateado pra caralho, velho. Começando zero é foda. Aí deve ter um ano, um ano e meio, mano. que eu não tamo.. Não tem um strike. Uhum. Que não deu mais. Eu dou graças a Deus, por isso. Graças já a é Deus. É muita né? doideira, mano. Porra, se eu ficar abafado, mano. Você já logo pensam. Imagina eu batalhei pra conquistar a parada pra chegar e cair assim, mano. Tipo assim, a parada que fica na, na mente que não rola. Não, não rola, mano. Foda. Dia, foda. E você já pensou em começar a fazer um Canal 2? Já, pô. Já tem essa na mente já, mano. Tipo assim, até tinha. Tá ligado? Só que aquela história do começo, do meu, que era meu parceiro, ele perdeu o canal dele. Tá ligado? Aí, primeira coisa eu falei, toma, mano. Assim, o canal era seu, pra mim. Assim, o canal já era seu, tá ligado? Que eu já fiz a parada pensando nele. Você fez um Canal 2 e deu pra ele? É, pô. Porra, porra, é maneiro. Mano. Bagulho deu bom, falei, toma, mano. Que o moleque também falou, mano, agora eu não parei, tá ligado? Não quero mais, não sei o quê. Você deu pra ele quantos seguidores? Mano, não, não, pô, tinha... Era pouco, mano, era uns 700 só que tinha, tá ligado? Porra, não. mas já era pra caralho. É. Pra quem ia começar do zero? Pô, assim, aí já, e hoje em dia o moleque deu um levante maneiro no canal, mano. Ele deve estar, tá, acho que ele tá com 20, 25 mil inscritos. Porra, uhum. pra caralho, mano. E tem o outro também, o Wallace, que é o WC. Uhum. O moleque é bom também, o é um parceiro que... Do nada também, tipo assim, a gente tava na casa dele e falou, mano, faz um canal pra tu, vamos fechar também. Com isso, aí o moleque foi, abraçou, tá ligado? Aí fez um canal, estourou as músicas aí tipo assim, com 20, 25 mil inscritos, ele falou, mano, eu vou fazer outro. Aí fez outro canal, estourou aquela música do, pô mano, da Moana lá, aquela Vai Luan, tá ligado? Uhum. Aí estourou, mano. Hoje em dia, o moleque bateu, acho que ele bateu 49 mil inscritos, mano. Ontem ou antes de ontem. Caralho, velho. O moleque que estourou, foda. deslanchou. Que foda. Primeira coisa que eu falei, mano, cria um canal, um pra cima. E hoje em dia, os caras é inspiradão, tá ligado? Hoje em dia, é os dois menores que tocam, que é a massa mesmo, tá ligado? Os caras falam, mano, você tem que voltar a tocar, que não sei o que mais não, mano. Tipo assim, deixa eu... Não, botar o um menor pra cima, tá ligado? Que, que, é o, que o menor massa, mano. O menor é chato. Pode crer. Tá ligado? O menor é desenrolado. Nessa parada aí, mano, eu. eu o meu canal não, não, não tá tão avançado assim, né, velho? Pô, eu hoje eu acho que eu tô chegando aos 5. Ainda tô chegando aos 5 mil inscritos ali. Eu não sei onde que eu li que era pra eu deixar. Não deixar aparecendo, meu, meu inscrito. Até hoje eu não deixo aparecendo. Não deixa? Não. Ah, mano, eu acho que foi uma boa deixar, mano. Uma boa deixar? Aham, uhum, porque tipo assim, mano. Infelizmente, rola muito parada de preconceito dentro dessas paradas assim, tipo assim, que o cara vai lá e entra no seu canal e fala, porra, o cara não deixou, eu já vi isso acontecer, tá ligado? Por isso que eu falo, o cara não deixou o inscrito aparecer, então o cara deve ter uns 100 inscritos, a 200, aí nego fala, eu falo, vou, vou me inscrever não, tá ligado? Que o cara não é, mano, isso rola, tá ligado? No comecinho lá, onde quando eu comecei, eu fiz a mesma coisa, tá ligado? Uhum. Aí ia pra entrar pra uma tropa, tá ligado? Que tem tropa, negócio de YouTube. Uhum. Falam umas tropas, umas união que falam. Aí é pra entrar, não. Não tem como, né, mano? Você não mostra os seus inscritos, não tem como saber quem que você tem. Aqui é você é o menor que tem 100, 200, aí não tem como fechar com a gente, que a gente só quer moleque mais alto, que não sei o quê. Tipo assim, preconceituzinho ridículo. Pode crer. Tá ligado? Mas, tipo assim, aí depois dessas paradas aí, eu sempre deixei o aparecer mesmo. Não Pode crer. Eu, eu acho que eu vou até soltar o meu lá pra aparecer também, mas. É, é algo que eu tô querendo muito dar um levante a mais, Aham. Tô querendo muito dar, dar um levante a mais, mas assim, eu não sei como, mano, que aqui em Volta e Redonda, aqui na nossa cidade, pelo menos, as paradas não batem tanto, pelo é, podcast, não. Mano. Muito, mano. muito difícil, caralho, mano, agora que eu lembrei, foi bom, tem outro menor também que, tipo assim, fechou comigo legal, agora também é o Ramon, tá ligado, aqui Aham. no Santo Agostinho, o Ramonzinho? É. Não, Ramon, DJ? Não, DJ, não conheço, não. Não conheço, não. Depois não, eu entendo. te mando só trampo do cara. Lá. Pô, o moleque tá... Sem limite, filho. O moleque tá amassando mesmo. É até te dar um papo, uhum. tá ligado? Que eu falei, pô, o moleque mora ali, então pra ele é mais fácil acesso com você. Pode crer, tá O moleque desenrola uns trampos maneiro mesmo, mano. Então, até que, ser. tipo assim, a gente pega os carimbos, tá ligado? Quem monta tudo é o moleque, mano. Aham. Uhum. O set, já ouviu o set do quarteto? Eu ainda não cheguei a escutar, não, mas então, vou botar depois, se tiver conto escuta, mano. É o moleque, tá ligado? Ele é o mão de ouro da rapaziada. Tá ligado, mano? Você falou assim pra mim, Izão, você vai pagar um fardinho. Você tomou três agora, agora só. <risos> Cara, não, mas demorou, pô. É isso, rapaziada. Nem sei onde é que tá o óbvio. Alô, cadê a lupa? Caralho, é o óbvio, cara. no <risos> meio <risos> Eu acho que é Carol. É isso aí, ótica é Carol. O dia me dá um patrocínio ótica é Carol. Vamos é. falar aqui, ó. Deixar vários óculos aqui em cima aqui. Fala. <risos> que ele piquem Uns depósitos também quisesse deixar uns isso aí né, Não... Pô, cara, eu já tentei falar com os caras do, do dos depósitos aí, mas eu tô te falando, os caras nem cara, sabem o que é podcast. Os caras cara não abraçam, não. Os caras não sabem, mano. Se eu tivesse em São Paulo, o bagulho tava como? Estouradão. Todo mundo tá ligado que é podcast lá. Agora eu falo com o cara que tem um podcast. ele. Só se falar com os caras, pode ir já era. É, ah, igual do pode ir pra... ah. aí os cara... tá, agora não. Pode crer. Entendi que você tem um negocinho lá na internet, né? É foda, velho. Cara, mas é isso. Você tava agradecendo, hein? Falando o no nome da rapaziada. Fala aí pra câmera aí. Porra, do Ramon. Moleque mão de ouro mesmo, tá ligado? Que abraçou também geral, mano. Firmão. Tipo assim, ser fechado também, mano. Uhum. Você já é um cara que eu conheço de muito tempo. Agora a gente se aproximou, né, mano? Só melhoria pra gente mesmo. Moleque aqui do bairro e a rapaziada, né, mano? Geral que me fortalece mesmo. Tá ligado? Minha mãe, que é Deus, tá ligado? Minha família e o resto é a molecada mesmo que me ajuda pra caralho, tá ligado? A rapaziadinha do quarteto. Agora eu sei que tá fechadão comigo, né? Que a gente vai pra cima quebrar Pô, tudo. Com certeza, meter os clipizados aí na pista. Hein? Várias paradas, esse tá canal Só agradecer mesmo, mano. E essa porra vai bombar, meu parceiro. Porra, <risos> se Isso aí vai, vai ser o se Deus quiser. É isso, é isso. E vamos pra cima, mesmo É isso. Já deixa aí suas redes sociais aí pra rapaziada chegar seguindo com tudo lá. Então, Facebook eu não uso. Não, não. usa? Não. Só, Zero? Só pra entrar no Instagram. Mas fanpage você tem? Mano, não sou muito ligado nessas paradas <risos> Não? Porra, nego, né? tem que criar uma fanpage Mano, meu, é só o filme é, perfil porque, o que... é um camufladinho É porque, infelizmente, Instagram tipo que... assim, o Facebook é linkado com o Instagram Aham E se você quiser impulsionar as coisas do seu Instagram, você precisa tipo assim, fanpage Não, tipo assim, eu tenho uma página lá, tá ligado? É, a página Eu tenho uma página lá, só que eu não uso, tá ligado? 12k só na página, assim 12k só e você não usa, caralho, ah, não. maluco. Mano, e eu vou te falar. O Facebook tá batendo mais do que o Instagram. Que Tem isso? Envi... Ó, eu solto um, eu solto um corte do no podcast no meu, no meu Instagram. Uhum. No meu Instagram ele vai dar 400 visualizações, 500, 800, às as vezes assim. Na fanpage bate 5 mil, 6 mil. Um corte. Vou começar a usar então, É, começa a usar, Tipo, mano. tava parado, tá ligado? Postei um vídeo ou outro lá, mas tipo assim, deve ter uns dois anos. <risos> uns dois <risos> anos. Boito. Caralho. Não, mano, não. eu. eu Esse dia mesmo que eu vi também. Eu também não usava, não, cara. Eu deixei muito tempo parado. A minha fanpage ela tem. Sei lá, deve ter uns 8 mil seguidores lá. Uhum. Né? E bate, cara. Bate pra caramba a visualização. Bate pra caramba, visualização. Vou comer, voltar, voltar a usar, né, mano? Volta, mano. É só você sincronizar ela foco com o seu mais Instagram, tá ligado? Então, é só você sincronizar ela com o seu Instagram e, e tudo que, vai, e tudo vai que você postar anúncio você já vai sozinho no outro, só vezes nem fica lá. É, viu? Eu, foco é isso, mesmo Bota pra rodar, porque... Mas vou começar a divulgar lá mesmo. Chegar em casa já... Cara, morre. a parada é usar todas as redes sociais que você puder usar na vida. Tipo assim, mano, se você usa o Twitter, o Insta, o Face. E, porra, tá faltando uma, mano. Pode querer que é um TikTok ou então aquele outro. Como é que é o nome daquele outro? Kawaii. Não, TikTok cê, eu já tô com Você tem que estar, tá, mano. grava tá. naquele É, mano. Tá no <risos> <risos> <risos> Ô, vem pra cá, garoto! <risos> Sai da minha cor! Tá ligado? Mano. Rasga a minha roupa. <risos> Caralho, é pato, tá ligado? Parece até ministério de dança, mano. Bagulho de Caralho, ministério tá de aqui, dança, bola, mano. Tá tá Caralho, <risos> Joga pro alto. Manda mano. <risos> Puta que, mano. que mano. Você já foi da igreja, mano? Já, mano. Já? Já. Você falou ministério de, da, de, de dança, velho? Né, é, mano. Mano, eu já fui do ministério de louvor. Não, debochando, tem muito respeito. Não, não, não. Jamais, Tô tá? tudo respeito. Não, eu horas. já fui do ministério de louvor. Toquei bateria e já fiz parte do Ministério de Teatro. Pô, bateria eu tocava também, mano. Bateria? Mano, já, 10 aninhos de... Ta, ta, ta. É, mano, fica isso aí. Aí saí da igreja e fui bater na folha de reis. <risos> aí tá vendo? <risos> mano, mas são tudo crenças, mano. É, mano. São tudo crenças. E tipo assim a parada que eu... Não tem... Uma coisa que eu aprendi muito depois que... Eu, eu vim ficar adulto fui aprendendo as coisas assim, é que não existe coisa errada e coisa certa. É criança, mano, é o que você acredita, tá ligado? Tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita no ar tem gente que acredita no B, e é crenças. E assim vai. E eu acho, eu, e, e o mundo, o mundo, ele não foi feito para ser de um jeito só, tá ligado? Então todo mundo... Teve um amigo meu que veio aqui, que ele... Porra, ele é teólogo. Ele falou várias... Sobre... Te... Ih, rapaz. Agora travou minha língua. Teorias, né, velho? Sobre teorias. Que fala justamente isso daí, cara. Que... Não é uma só. Tipo, nem Deus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, tá ligado? É mesmo, Tô, mano... Aberto a todas as crenças aí, rapaziadinha. Todas. Sem... É, sem, tenho... sem, sem preconceito Essa parada Todas. E mano, você quer mandar mais um abraço pra mais alguém Você falou pra sua mãe, você não falou o nome de sua mãe, mano Pô, o nome da minha mãe é Anderlene Tem... Fala aí, dona Anderlene Fala pra ela, Pô, fala dona mãe Tinha muito, sem palavras pra tipo, senhora Fala com ela que ela viu até aqui Esse podcast, descobriu todo o seu segredo Tipo assim, me perdoa Não briga comigo não Não, briga comigo. <risos> não me bate, não, eu bem que ela nunca me bateu não, mano. o podcast, Hugo foi de daqui, porra. É. Mas ela já sabe, né, mano? Tá na minha pele aqui, eternamente. É, é isso. Só minha mãe mesmo, mano. O é resto da rapaziada já foi. É foda. Mãe Pô. é mãe, né, mano? Não tem jeito é. mano Mãe é mãe. É foda. Eu, porra. Dona Elane, dono de ela tá vendo toda a minha luta. Porra, tá mesmo? A gente boa pra caramba. E é isso, cara. É isso. Rapaziada. Então é isso. Ó, nosso podcast está chegando ao final aqui, valeu. A gente, Eu tô elaborando já aí quando é que vai ser um ao vivo aí que eu vou fazer, que a gente vai soltar um ao vivo, eu só não sei ainda se vai ser no Facebook, no YouTube ou no Insta, mas a gente vai fazer um ao vivo aí, onde eu vou trazer a maioria dos meus convidados que já participaram até hoje e vamos fazer um churrasquinho aqui em casa. Aí sim. Mano, e outra parado, se eu puder trazer o menor também. Não, lógico, lógico, lógico. lógico. Já fala aí o nome aí do do menor que você vai mandar trazer aí. Mano, BG, WC e Ramon. Pra fechar o quarteto, tá ligado? Bagulho sinistro, aí tu vai ver. Não, com um certeza. Timuzinho, quebradeira fim. Isso tá. daí eu já vou deixar que você vai marcar lá com os caras, é, vou já vou vai me falar e é isso. Só botar já a era. data. Só ele não demorar igual você demorou, né? Pô, você me enrolou umas 10 semanas. O cara é me enrolou as 10 semanas, aí na última semana ele falou assim: Não, mano, semana que vem eu vou cortar o cabelo e vou, tá de boleto. <risos> Tô igual um urso. O <risos> cara tá de boleto até agora. Falou: Não, vou cortar o cabelo e vou. É, mas é isso, mas é isso. Mas aí, valeu por ter colado. Não. Valeu? Tamo juntão, rapaziada. Tamo juntão, meu pra mano. Cima. E em breve, em breve, vocês vão ver vários trabalhos no meu aí, se Deus quiser aí. Só progresso. Mano, pele. Boladão. Pra cima. É nóis, rapaziadinha. Valeu. Valeu. Fui! Valeu, fui. Valeu, rapaziada. Tamo juntão. Aquele pique. Uou!